Boa noite a todas e todos, boa noite a todos boa que noite. nos ouvem agora, que nos assistem. Eu sou a Guida Calisto, coordeno essas rodas de conversa do CCV que acontece semanalmente toda segunda-feira. Hoje o tema da roda de conversa é o que está por trás da subnotificação. Para debater conosco esse tema temos dois convidados, duas autoridades no tema que é o vereador do PT e médico-sanitarista Pedro Tourinho. Boa noite, Pedro. Boa noite, Guilherme. Temos... Boa noite, Nayara. Boa Temos noite. também a companheira Nayara Azevedo Oliveira. <risos> Gente, desculpa, não tem jeito. Ela Toda vez eu faço assim. essa confusão. É que você conheceu ela nem... recentemente. E olha que eu nem escuto a música da mulher, mas eu sei que tem uma cantora que claro, esse nome. que cantar 50 reais, qualquer dia. É, ela tu vai ter que cantar qualquer dia. Bom... É, Nayara Oliveira, que é presidenta do Conselho Municipal de Saúde aqui. Boa noite, Nayara. Essa Nayara é muito melhor do que a outra, eu não tenho a menor dúvida disso, tá, gente? Mas enfim. É, então a gente vai fazer hoje esse bate-papo, essa roda de conversa, né? Por essa live, por essa transmissão. Essa transmissão é pela fanpage do CCV, né? É uma roda de conversa do CCV que acontece toda segunda-feira. Então, o CCV que transmite pela sua fanpage, mas quem não tem, quem não é inscrito no Facebook, nós temos também a possibilidade de você acompanhar essa roda pelo meu blog, que é blogdaguida.net.br, tá? Então, se você puder compartilhar essa roda de conversa, que é extremamente importante, esse tema é extremamente importante, eu tenho, não tenho a menor dúvida disso, que o, tanto o Pedro como a Nayara vai poder explicar a importância desse tema, né? Você compartilha então essa, essa live, ok? Bom, os recadinhos iniciais que eu tenho mais aqui para dar é Entrou na página, na fanpage, entra, dá o retorno para nós Como é que está o som, como é que está a imagem tá? Às vezes essa plataforma tem um pouco de instabilidade Então a gente precisa desse retorno de vocês Façam perguntas Façam comentários, fiquem à vontade, tanto o Pedro como a Nayara estão aqui à disposição para responder as questões. Inicialmente eles vão fazer uma fala inicial e depois a gente vai abrir para as questões, tá bom? E no final, quem, quem fica até o final vai ter um prêmio. Não sei se é um prêmio, se é um, uma péssima notícia, é que nós servidores municipais de Campinas, é, o Pedro vai falar um pouquinho como é que foi a votação hoje da, da reforma da Previdência, né, que é uma reforma totalmente nefasta, né, que nós nos posicionamos contra, e mais contra ainda da forma como foi encaminhada aqui em Campinas, né, o, o aumento da contribuição previdenciária do servidor público municipal. Pedro é vereador, o Pedro acompanhou, então nós já combinamos com ele para ele reservar uns minutinhos aí, para nos contar como é que foi feito essa votação. Também é importante ele falar como foi feito esse processo todo, né? Enfim, no meio de uma pandemia, mas enfim, mas vamos deixar isso para o final, tá? No, no final, a gente sempre gosta, né, de, de ter um prazer, mas enfim, é, nesse tempo de pandemia, período de, de quarentena, é isso que está que tendo por hora, né, gente? Então, bom, boa noite, Pedro, boa noite, Nayara, vamos começar então. Pedro, pode in iniciar, gente? Maravilha, posso sim. Então, Boa noite a todo mundo que está aí nos assistindo, né? Boa noite, Nayara, Guida. É um maior prazer voltar aqui nas rodas de conversa do Centro Cultural Esperança Vermelha, né? Acho que quem não conhece o CCV tem que conhecer, é um equipamento muito importante, cultural, é, da, da vida pública de Campinas, né? Fica no centro da cidade, ali na Rua Isolete, o que é mesmo? Isolete de Souza Aranha. De Souza Aranha. Aranha. Eu só lembro do Isolete. Né? E, e é um espaço é que estranho. agora evidentemente não está recebendo nenhuma atividade, mas tem um monte de atividade que eu super recomendo Sim. que a galera é, acompanhe e participe. Né? Então, um maior prazer estar aqui conversando com vocês, infelizmente para tratar né, de uma situação que é a minha área técnica de, de estudo e trabalho, né, que é o um, um contexto da saúde pública, dessa pandemia do coronavírus, e do que, que está acontecendo uh, no Brasil, né, o que, que está acontecendo do ponto de vista da testagem, né? Então, vamos, vamos começar por, por partes, para eu dar primeiro um panorama de como é que está é, o, o, o Brasil e o mundo. Né? O mundo, é, a, a, o polo da, da epidemia do Covid mudou, né? saiu do leste e veio para o oeste. Né? Hoje, a gente tem a Europa e os Estados Unidos concentrando disparado o maior número de casos, o maior número de mortes. Né? Os Estados Unidos, de forma meteórica, está é, vivenciando uma quantidade imensa de mortes, Uh, nesse momento, eles têm já um total de 23.500 mortes, aproximadamente. né Já tá já passou na, na, na frente da Itália, que está com 20 mil mortos, já passou na frente da Espanha, que está com 17 mil mortos, da França, que está com 15 mil mortos, do Reino Unido, que está com 11 mil mortos, né? do Irã, que inicialmente foi um país que teve problemas também, que está com 4.500 mortos. né Depois vem a Bélgica, a Holanda, a Bélgica com... Com 4 mil mortos, a Holanda com 3 mil mortos, né? então, assim, são países que têm uma quantidade grande de mortes. Né? E, no entanto, a gente que, que né, não se enxerga como um país que está na crise, no pico da crise, no momento, o Brasil já é o, oh, vou contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 11 país do planeta com mais mortes. Olha só. Assim. 11. Nós somos o 11º país do mundo com o maior número de mortes e eu estou falando das mortes confirmadas por Covid. Eu vou trazer depois porque é importante colocar confirmadas, porque se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que a gente já está seguramente no top 10, já deve estar tá ali no, no nono lugar, talvez, né? Ele empatado com a Alemanha, alguma coisa assim, por causa do tamanho da, do problema de testagem que a gente está enfrentando, porque todos os países que eu falei, eles estão é, é, fazendo um, um, uma, uma política de manejo do coronavírus que é baseado num, num, num, numa, numa somatória de esforços, né? O primeiro elemento central desses esforços é o da testagem maciça da população. Estou vendo aí várias pessoas chegando, dando boa noite, boa noite aí aos, aos companheiros todos que estão chegando, né? Mas o primeiro pilar, então é a testagem maciça da população. O que, que significa fazer a testagem maciça? Significa você ter condições de pegar todo mundo que tem sintomas, né? não precisa ser sintoma grave, não precisa ser paciente que teve que se internar, mas sintomas gripais. Né? O que, que são sintomas gripais? Nariz escorrendo, dor de cabeça, sintoma gripal. Febre com tosse também. É, gripe aí. Qualquer sintoma sugestivo de gripe, neste momento, tem alta possibilidade de ser COVID em qualquer país do mundo, não é pouca, pouca possibilidade. Então, você pegar cada uma dessas pessoas, testar essas pessoas, entenda uma confirmação de ser COVID, o teste tem que chegar rápido, entenda uma confirmação, você testar quem teve contato com essas pessoas, porque é importante conhecer esse vírus. Esse vírus é um vírus que, na sua larga maioria de, de casos de contaminação pelo vírus, ele evolui com quadros com pouca sintomatologia, ou até mesmo sem sintomas, o que não quer dizer que quem tem pouca sintomatologia ou está sem sintomas, não possa transmitir o vírus. E é aí que está o pulo do gato. Então, a estratégia desses países é testar em massa todo mundo, para detectar todas as pessoas que estão com o vírus, e não apenas as que estão doentes pelo vírus, e garantir que essas pessoas vão estar, de fato, isoladas para tentar interromper o ciclo de transmissão do vírus. Para além disso, esses países estão também em sua totalidade, na verdade, não é nem maioria em sua totalidade, adotando a controvérsia à medida da quarentena, que aqui né, se tornou objeto de um processo de politização que não tem equivalente no mundo. Né? Ah, é o, nós somos a única nação, eu diria, tirando a, a Bielorrússia, que é uma nação muito pequenininha ali da Europa, então nós mais a Bielorrússia, somos os dois únicos países em que o presidente da República, né? o mandatário mais importante da nação boicota e atua <risos> diretamente contra as ações de controle do, da, da pandemia e principalmente contra as ações de quarentena. Eu, eu vou repetir, nós somos no presente um dos dois únicos países do mundo em que o presidente da república tem essa atitude. Houve outros países em que isso aconteceu? Houve. Nos Estados Unidos isso aconteceu, na própria Itália isso aconteceu em um determinado momento, na Holanda isso aconteceu... E basta ver o que aconteceu com esses países, que acabaram atrasando as suas ações de contenção, né? Para poder, talvez, fazer uma tentativa, o Reino Unido também, uma tentativa de usar outra metodologia de controle da doença, e se deram muito mal, estão todos tendo muitos casos, né? Então, é, é, a, a questão né, da testagem, ela é, no mínimo, tão importante quanto a quarentena. E aí, quando você olha as estatísticas desses países, eu vou falar aqui dos top 10 de mortes também, para a gente entender a situação, né? O número de testes por milhão de habitantes nos Estados Unidos é de 8 milhões 800 ,000. Na Itália, é de 17 mil testes. Então, para cada 1 milhão de italianos, 17 mil pessoas foram testadas. Tá? 1,7% da população geral da Itália foi testada. Na Espanha, 12 mil né, por, por milhão. Na França, 5 mil. No Reino Unido, 5 ,000. No Irã, 3 mil. Na, na Bélgica, 8 mil. Na Alemanha, 15 mil. Né? Só perde para a Itália nesse quesito, dentro do país que tem mais mortes. A Holanda, 6.700. E o Brasil, que é o décimo primeiro, glorioso 296 testes por um milhão de habitantes. Eu vou repetir a comparação para a gente entender. Nós estamos falando dos 10 países que mais tem casos do mundo, o que menos testou foi o Irã, que tem 3.279 testes por milhão de habitantes. Depois vem o Brasil com 296. É, é mais de 10 vezes menos teste do que o Irã do que o Irã, a, a, a desproporção de teste em relação aos países como a Itália, a Espanha, é de 50 vezes menos, é uma, uma situação que não tem equivalente, a gente tem muito, muito, muito menos teste, o que significa que nós estamos fazendo um, literalmente um voo cego no Covid no Brasil. Né? No Brasil, Nossa. nós não sabemos como está a epidemia, ponto. Nós não sabemos qual que é o melhor parâmetro que nós temos hoje para saber como é que tá a epidemia: a mortalidade, quantas pessoas estão morrendo com base nisso. É, hoje foi divulgado um estudo, né? De, de uma articulação de vários grupos de entidades é, da, da, da área da de entidades públicas de saúde, né? Que inclui a USP, inclui a, a, a Fiocruz, né? Tem também a puc Rio que é privada, e a estimativa com base na mortalidade. É, desse, do, do, do Covid no Brasil é de pelo menos 225 mil casos que nós teríamos hoje. E não, Quanto? 225 Quanto? mil. E nós temos hoje 23.430 casos registrados no país. E eles estimam que nós temos, então, 225 mil. Quer dizer, nós estamos realmente sendo capazes uh. de localizar, identificar, um de cada 10 casos Eu de Eu não consigo COVID. escutar. Ó, 225 mil é, a estimativa é que nós temos pelo menos 225 mil casos no Brasil. E o que está notificado são 23 hum, mil. 3 mil. Por que isso está acontecendo? Vamos lá. A Vamos primeira lá. coisa é a gente Vamos entender assistir. assim, o Ministério da Saúde, né, do Mandetta, que é tão celebrado como o anti-Bolsonaro nesse momento, coisa nenhuma. Né, o Mandetta é um cara que votou contra é, o SUS quando ele aprovou, ajudou a aprovar a PEC do Teto, que tirou mais de 20 bilhões de reais do SUS é um cara que atacou o programa Mais Médicos, é um cara que apoiou o genocida do Bolsonaro até agora, está lá no governo dele, é um ministro péssimo. Mas é lógico, né? do lado do Bolsonaro, qualquer pessoa é... Ah, fica boa, que O Bolsonaro é algo asqueroso. Mas o, o Mandetta, é, ele, o Ministério do Mandetta comeu mosca muito feio. Eles foram lentos na resposta ao coronavírus, eles foram ultra-ineficientes nas medidas iniciais de contenção dos casos que vinham de fora, das pessoas que vinham de fora do Brasil, de áreas que tinham coronavírus, então eles demoraram muito para agir, para instituir medidas consistentes para isso, e eles o Brasil, para as pessoas entenderem, a gente teve mais ou menos uns 20 dias de, de, de, de folga no coronavírus, enquanto o mundo todo, o norte do, do, do mundo, né, o centro do capitalismo, os países da Europa, dos Estados Unidos, começaram a pipocar casos, no Brasil não acontecia caso. Eu olhava e falava, gente do céu, mas que sorte que nós estamos tendo, né? Tá dando tempo da gente se preparar, comprar insumo, comprar máscara, porque é óbvio que ia chegar. Eu tava olhando, Guida, da minha primeira live sobre o coronavírus, é datada de 31 de janeiro. Primeiro debate que eu fiz público sobre o coronavírus. E lá a gente já falou disso, né, que ia chegar no Brasil. Porque tava claro, pela característica desse vírus, pela dinâmica de circulação das pessoas no mundo, que esse era um vírus que ia chegar no Brasil, como, como ia chegar no planeta inteiro. Hoje em dia, você tem 210 territórios e países do mundo que tem coronavírus, 210. É, é um negócio, quer dizer, todos, praticamente. Até na Groenlândia teve caso. Então, assim, é, era óbvio que ia chegar. Portanto, o que, que nós precisávamos ter feito nesse momento aqui? Né? O Ministério Eu, da Saúde tinha ter tido essa capacidade de coordenação e de articulação. Comprado insumo para a gente ter teste que o que falta no Brasil não é só o equipamento para fazer o PCR é o reagente que é infelizmente patenteado, né? Então, antes que o mercado mundial tivesse completamente saturado, que os Estados Unidos estivesse fazendo pirataria porque é o que os Estados Unidos estão tá fazendo hoje, é pirataria internacional de sequestrar máscara, sequestrar respirador de outros países para poder levar para atender o povo americano. Antes a gente tá nessa situação o Brasil tinha que ter feito o que todo gestor competente tem que fazer numa situação dessas. A gente chamou, por exemplo, e não é elogio aqui, é, um, é uma diferenciação, a Secretaria Municipal de Saúde de Campinas para fazer um debate na Comissão de Saúde da Câmara no começo de fevereiro, primeira semana de fevereiro, sobre o que eram as medidas do coronavírus. Aqui o pessoal já estava entendendo mais ou menos o que ia ser. Não estou falando que eles fizeram tudo o que tinha que fazer, não. Mas já estava claro, quando a gente conversava com os sanitaristas da Secretaria Municipal, que eles já sabiam o que ia chegar no Brasil. Então, assim... Todo mundo já sabia que isso ia chegar no Brasil, e quando chegou, a sensação que deu é como se a gente tivesse sido surpreendido. Por quê? Porque, de repente, nós, os nossos laboratórios centrais não têm kits para comprar, para fazer os testes em quantidade satisfatória. Hoje, existem mais de 20 mil amostras coletadas no Instituto Adolfo Lutz que estão em acondicionamento inadequado, uma parte grande delas, com risco de ter a precisão dos exames perdida por causa da gigantesca demora para se fazer os testes, por causa da, da, da quantidade escassa de insumos. Então, é, é uma situação que, de novo, assim como a gente não tem precedentes no, no, no, no planeta, de ter um líder como o Jair Bolsonaro, que boicota a, a, a pandemia, não tem nenhum país que está enfrentando o quadro que quadro. Tão grave feito o Brasil, é importante que as pessoas entendam. Nós somos já o 11 país do mundo em número de mortes, portanto, o caso aqui é grave, né? Nenhum país que esteja tão despreparado para enfrentar e com um problema tão grave, né? Não tô querendo fazer alarmismo e tudo mais, tô trazendo dados consistentes para a gente poder entender o tamanho da bronca que nós estamos tendo e o pior dessa história toda é que o Jair Bolsonaro continua ainda obstaculizando e boicotando as poucas medidas que podem produzir é, é, uma solução, uma, uma mitigação, um alívio da intensidade desse quadro. Né? É, é, é Depois das falas do Bolsonaro, a gente viu o aumento das pessoas na rua, a redução no percentual das, das, das pessoas que estão tá fazendo a quarentena de forma integral. A, a quarentena ela tem que ser é, uma articulação entre um forte corpo de medidas de proteção à vida social e econômica, então medidas como pagamento do salário de trabalhador, proibição de demissão, su, é, é, suspensão de dívidas das empresas, suspensão de tributos, impressão de moeda para injetar dinheiro na economia, né? um monte de medidas têm que ser associadas, nenhuma delas assusta nem os mais toscos dos liberais brasileiros, como é o caso do Henrique Meirelles, por exemplo, que já está defendendo exatamente isso que eu estou falando aqui, Acredite, se puder, quem está me ouvindo aí, né? É o Henrique Meirelles e, e, e nós aqui, nesse momento, o Campo da Esquerda, tem várias coisas em comum do ponto de vista das medidas econômicas que têm que ser adotadas. Os professores da Unicamp e o Henrique Meirelles têm coisas em comum do Instituto de Economia da Unicamp, no que está sendo dito, e o governo federal não adota essas medidas, de modo que as pessoas estão perigando de ficar sem comida no prato, em casa, por causa da lentidão, na adoção das medidas de proteção econômica das pessoas. Então, ele boicota a quarentena. Né? Por exemplo, ele acabou, acabou de sair a notícia de que ele vetou a utilização de georreferenciamento dos celulares, a partir do aparelho de celulares das pessoas, para a gente poder monitorar é, é, como é que é está sendo a quarentena, mas, principalmente, monitorar os casos que são positivos de, de coronavírus, tá e entender onde é que as pessoas foram para você poder ir atrás dessas Ai, pessoas gente. que tiveram contato com quem, te, com quem teve o coronavírus e falar, olha, pode ser que você tenha também, você, o seu celular ficou X horas juntinho do celular dessa pessoa que ela está com coronavírus, você pode ter. A China fez isso, né? Ela usou da, da, da, desses mecanismos de georreferenciamento e basta ver o resultado que a China teve. A China viveu a seguinte situação, né? A China teve inicialmente em Wuhan, os primeiros casos do coronavírus é onde onde o problema começou aparentemente né e o Wuhan fica na província de Hubei ali foi o caos ali eles foram surpreendidos pelo processo não estavam prontos morreu médico morreu é, é, é, gente adoidada morreu três mil pessoas ali quando a China entendeu o tamanho do bo ela fechou a circulação das pessoas de Wuhan para fora de, de Wuhan e de Hubei para fora de Hubei mas já tinha saído muita gente né? E aí o que, que ela fez? Ela mapeou quem tinha saído, mapeou por onde as pessoas tinham circulado e foram fazendo sistemas de restrição de mobilidade, né, com base no surgimento de novos casos e na, na, no, no plano que eles visualizaram de circulação das pessoas com base no celular. Ah, mas isso é uma quebra de privacidade e tudo mais. Meu, a Google já tem a, a, a, tua, a tua circulação. Você Não tem privacidade nenhuma se você está com o celular no bolso, cai na real. Então assim, não tem motivo para que isso não possa, que essa esse controle da nossa privacidade que existe, não possa receber um fim público de defesa da vida das pessoas, né? de informação e saúde, de proteção da saúde das pessoas, entendeu? Ah, essa, essa suposta hum. sensação de segurança que as pessoas acham que tem do ponto de vista de Posso. privacidade é uma mentira. Então Ai, então, a gente tem que entender que tem que ser dado um fim e um, um, uma utilização pública para esse tipo de tecnologia neste momento de, de quarentena. E o Bolsonaro acaba de, de ser informado que ele ligou lá para o Marcos Pontes, um, um, aquele, o relevante ministro da, da Ciência e Tecnologia do, do governo Bolsonaro, que é o governo que mais atacou a ciência e a tecnologia na história desse país, né, e simplesmente pediu para que isso fosse interrompido, entendeu? Então é uma situação, foi no sábado agora, então é uma situação dramática que nós estamos vivendo. A minha leitura sobre, sobre o que nós estamos vivendo, sobre a continuidade da inércia, é que existe realmente uma, um, uma, uma opção política feita pelo governo né, de subnotificar, de esconder os casos de coronavírus do Brasil, né, de não permitir é, que isso fique totalmente transparente. Por quê? Porque qual que é a estratégia do governo federal? O governo federal já entendeu... Né, que isso é uma paulada no governo, que isso, isso vai desnudar a incompetência, a estupidez, a incapacidade de administrar o Brasil do governo federal. Isso, além de tudo, vai, vai revelar também a inépcia da equipe econômica, que poderia estar dando uma dimensão diferente para a abordagem econômica, e não, não tem conseguido fazer isso. Nós já tivemos, ano passado, um pibinho minúsculo. Né? Então, a gente está tá ficando claro que a equipe econômica, que o projeto econômico do Jair Bolsonaro é um projeto furado, mas os governadores, né, com milhares de críticas que nós temos aos governadores, mas tanto os governadores do Sudeste, os governadores do Sul, exceto Santa Catarina, os governadores do Nordeste, principalmente, têm dado um banho no, no governo federal do ponto de vista de assumir o protagonismo dos processos e tentar trabalhar minimamente lastreados no que há de melhor do ponto de vista do consenso científico sobre o manejo do Covid. Então... Tá, Congelou tá jugando... Pedro, voltou. Opa, tive muito... okay, então, Voltando. Pode continuar, Pedro. Ele está jogando efetivamente no quanto pior melhor, no quanto pior melhor, do ponto de vista econômico. Ele quer jogar no colo dos governadores as mortes. Vai falar que se não tivesse tido quarentena não ia ter problema econômico feito teve. Vai falar que se não tivesse tido quarentena se tivessem ouvido a, a maluquice dele talvez tantas pessoas não tivessem morrido. O jogo do Bolsonaro é esse e enquanto ele puder dizer que é só uma gripezinha, que não tem tantos casos, porque essa segue sendo a tese dele, e ele se apoia nesse sentido, nesse apagão de laboratorial, né, ele vai continuar fazendo isso. Nós já temos, é, do ponto de vista de tecnologia, né, a tecnologia que existe hoje para fazer a testagem do coronavírus, nós temos os exames de PCR, que é o, a reação de cadeia em polimerase, que é um exame que detecta o material genético do vírus propriamente, é um exame que tem uma sensibilidade relativamente baixa, então... É aquele que coloca o cotonete no nariz e na boca da pessoa, capta lá e depois é, é, joga na, na, na máquina. Esse exame está tá sendo demonstrado que ele só pega mais ou menos uns 50% dos casos de coronavírus. Então, você pode ter, fazer, dar negativo e depois você vai fazer o outro tipo de teste que está disponível no mercado, que são as sorologias, e vai descobrir que sim, você teve contato com o vírus, você já tem corpos contra o vírus, né? E isso é muito importante para a gente poder entender. Então, esse é um exame de baixa sensibilidade. Então, esses números que a gente está falando do mundo, fundo, mundo todo, boa parte deles, inclusive, também subdimensiona um pouco. Né? Mas o fato é que nós já temos hoje 17 testes rápidos, já liberados pela Anvisa para serem feitos no Brasil. Nós temos no mundo um monte de empresas que oferecem os reagentes para o PSR. E, no entanto, o governo federal não está fazendo investimento, aporte econômico, jogando grana. O governo federal tinha que estar jogando rios de dinheiro no aumento do, da, da, da capacidade produtiva de empresas, inclusive brasileiras, que têm capacidade de fazer testagem para o coronavírus, de, que têm capacidade de produzir kits. Então ele tinha que estar jogando muita grana para aumentar maciçamente essa capacidade e, dessa forma, a gente rapidamente poder vencer esse gargalo laboratorial. Isso não está sendo feito. Isso não está sendo feito. E aí, a partir daí, eu entendo que é isso. É uma opção política de um governo liderado por um genocida né, que realmente tem esse, esse tesão pela morte, pela miséria e tudo mais, e que está pedindo para as pessoas que sacrifiquem os seus velhos, os seus hipertensos, os seus diabéticos, para que ele possa é, é, fazer o jogo político dele e tentar se reeleger, etc. E tal. Então, quero dizer, assim, para mim, né, é, o fora Bolsonaro é a, a, a lógica mais coerente nesse momento, que o Bolsonaro está fazendo não tem perdão, não tem volta. Né? Acho que é, é, a gente precisa realmente ter clareza de que o, o, o que acontece no Brasil hoje, em, em muitos países do mundo, já teria inclusive uma ação do Congresso Nacional. né? Se fosse um contexto parlamentarista, por exemplo, ele já ia ter sofrido um voto de desconfiança. O né? que então existe provavelmente hoje é um consenso sobre o que fazer no dia seguinte desse cara. Mas a gente precisa entender que esse cara não pode continuar governando o Brasil. É o fim. Acabou. Ele está pedindo para os brasileiros se matarem, né? literalmente, desnecessariamente. Não é uma questão de uma, de uma guerra contra um agente estrangeiro que quer nos dominar, não é nada que exige do povo brasileiro um sacrifício é, é voluntário dessa ordem. O que ele está pedindo é para que as pessoas morram para que ele possa empreender o projeto político dele. E é isso que está por trás, na minha opinião, da situação que a gente está vivendo no Brasil. Enfim, falei para caramba aqui. <risos> falou muito, mas falou que é necessário, Pedro. É isso. Falou, falou que é necessário, falou que é importante, falou transitou por várias áreas aí que envolve essa questão da pandemia, que não é só uma questão de saúde, é uma questão de orientação política, enfim, né? Falou muita coisa aí, e que bom que a gente tem você aqui para poder né, também nos ajudar aí. Bom, pessoal, tem várias, várias pessoas entrando na transmissão, entrando na live, fiquem à vontade, qualquer coisa, façam as suas perguntas, façam os comentários... Qualquer coisa, se eu não ler, porque são muitos comentários, se eu perder algum comentário, não fiquem bravos comigo, por favor. Eu não faço, eu não faço isso de propósito. Eu quero ler, eu quero entender <risos> todo mundo, mas às vezes eu não consigo. Qualquer coisa, é, reforça aqui a pergunta. Eu acho que eu vou colocar aqui na página do CCV, na fanpage, meu telefone, qualquer coisa assim. Manda um zap no meu telefone, que eu, se eu não ver aqui a questão. tá? Porque a gente está com uma questão técnica aqui de puxar as questões e jogar aqui na, na transmissão. Mas agora, enquanto vocês vão elaborando as questões aí, os comentários, a gente vai escutar a Nayara, tá? A Nayara é presidenta do Conselho Municipal de Saúde. Inclusive, eu quero fazer um comentário inicial. Gente, a gente só tem gente boa, a gente top, né? Olha, o Pedro, Nayara. A Nayara tem sido responsável hoje por fazer... O Conselho Municipal de Saúde, né? Como um todo, né? Na presidência da Nayara, né? Na... Na, na coordenação desse pessoal no, que assumiu desse mandato do conselho, tem sido responsável, inclusive, por, fa, por fazer levantamento de como está a situação dos trabalhadores da saúde de Campinas, que está muito precário, está muito precário, está desesperador. Né? É, e eu não vou passar de falar, vou falar toda vez que a gente for, for falar desse tema, eu vou, eu vou citar, que a direção do STMC, que é a, a direção do sindicato, da minha categoria, do meu sindicato, né? é, diante de várias reclamações de vários trabalhadores, a única resposta que a gente recebe é uma mensagem, é um torpedo de celular, dizendo que eles estão em recesso. Ou seja, enquanto os trabalhadores estão na linha de frente, sofrendo, né? e lembrando mais uma vez o que a Fran falou, esses trabalhadores não são heróis, tá? Porque quando a gente trata eles como heróis, a gente acha que eles estão acima da Covid, que eles não vão ficar doentes, que eles podem tudo e eles não podem. São pessoas, são trabalhadores, tem família, tem filho, tem pai, tem mãe, tem Precisa trazer o sustento para casa. Então, assim, eles precisam ser respeitados, tanto na condição de, de, de trabalho como nas condições de segurança, né? E esses caras que estão segurando a nossa população, que, que, que se socorre, no Serviço Público de Saúde Municipal. E é esse mandato do Conselho Municipal de Saúde que tem feito, que tem sido a porta que as pessoas estão socorrendo. Inclusive eu, eu não sou da saúde, sou servidora pública, mas eu me socorro quando eu preciso de alguma informação, eu me socorro nesse conselho, tá? Então, eu quero parabenizar mais uma vez, falei um montão, mas é para parabenizar o trabalho desse conselho aí, tá bom, Nayara? Vai lá, pode falar agora. Oi, gente, boa noite. É, queria agradecer o convite de estar aqui junto com o Pedro Caguida para a Guida, pra gente falar aí sobre essa questão da pandemia, coronavírus e com esse foco na questão da subnotificação. Né? Subnotificação especificamente dos exames. Tem subnotificação para vários gostos, tamanhos e cores, se a gente for falar em relação a essa pandemia, mas é claro que a nevrálgica mais aí que vai dar a base de todo um jeito de conduzir o processo no Brasil e que dá a característica genocida que nós estamos sendo comandados aí é essa questão uh, da, da subnotificação de exames o Pedro já falou de forma bastante abrangente mas eu queria é, partir da, da dessa questão da subnotificação do dado que ele que ele deu né comparando a quantidade de testes por milhão de pessoas nos países da Alemanha, que tem uma tradição aí de se organizar e, de, de, de fato, está fazendo um belo trabalho no sentido do controle do coronavírus na, naquele país, né? Que é 15 mil testes por milhão, tendo... Isso aqui é um dado de 9 de abril, Tá? Então, não é tão recente assim, mas final da semana passada, vamos dizer assim, né? 15 mil testes por milhão de habitantes, dando uma mortalidade de 31 por 1 milhão. Os Estados Unidos, que está com essa situação agora, é a bola da vez, né? É, que o Pedro até já comentou aí, dos milhares, dezenas de milhares de mortos, inclusive, que eles já estão nessa fase lá, né? Uma coisa tristíssima de ver com 7 mil testes por milhão de pessoas, dando um, um conjunto aí de, de mortalidade de 50 por mil habitantes, por milhão de pessoas. E o e Brasil, Brasil, né 296 testes por milhão de habitantes, dando naquela ocasião de 9 de abril 4, é, a taxa de mortalidade do Brasil é 4 por milhão de habitantes. É uma taxa fantasiosa, porque com esse número de testes, se você fizer o parâmetro com os outros países, que é na casa do milhar, né, do mil, e nós aqui com, 900, com 300 no máximo, é, dá o tom de como é que as coisas estão sendo trabalhadas aqui no Brasil e, e, ao mesmo tempo, dá o caráter assustador de cegueira que nós estamos vivendo. Nós estamos realmente no aquele filme e aquele livro do, do Saramago, lá da, a gente isso, caminhando isso. no... Na, na névoa, é exatamente isso que a gente está vivendo numa conjuntura em que a população não está vendo como sua responsabilidade manter a quarentena, até por conta de todas as ações que estão sendo feitas deliberadamente por parte do governo e dos empresários de colocar a questão de que quem trabalha deve ir para a rua, né? Então, o trabalho, inclusive, com essa coisa do status de quem trabalha, os outros são todos vagabundos, esses que estão fazendo quarentena, né e aí coloca a vida das pessoas todas em risco, sem ter a mínima noção real do que está, de fato, contaminando as pessoas. Como a maioria da população não compreendeu, não tem noção da questão da, da, da, do crescimento exponencial de casos, elas, as pessoas estão achando que não tem os casos. Porque não tem os casos aparecendo na mídia ou tem casos muito dez vezes menos do que deveria ter, que é o que os especialistas estão dizendo, né? E e, tá, e vai e ainda e nesse momento aí não não vai demorar muito mais, mas ainda não tem uma evidência clara de que as pessoas de que a, a explosão tá ela ela tá ali na esquina, mas para as pessoas isso não está colocado. Então é um fantasma. Então, elas não têm por que acreditar que elas têm que ficar em casa, né? ainda mais com toda essa política genocida que o Bolsonaro e a equipe, né? do, a turma do, do que, não, que acredita na terra plana, etc., estão tá fazendo em torno da, do, da, de que as pessoas deve, devem voltar a trabalhar, devem voltar ele fazendo esses vídeos onde ele passa a mão no nariz e dá a mão para as pessoas, <risos> né, assim, um negócio, gente, é, de, é um absurdo em cima de absurdo, né, assim, a, a forma, é, hoje, inclusive, eu vi um, um relato de uma empresária brasileira que mora em Buenos Aires, ela comparando a maneira como o, o, o Fernando, é, presidente da Argentina, tem, Alberto se Fernandes. Em relac... Alberto Fernandes, tem se comportado em relação, Alberto Fernandes, tem se comportado em relação a a, a pandemia lá, a, a seriedade e a maneira e as medidas que estão sendo tomadas e tal, quando o Brasil, ela, como brasileira, falou que assim, morre de vergonha, né? De como, de como ela vivendo lá, como a, como lá está sendo muito mais tranquilo, como que as pessoas estão se sentindo amparadas e estão, de fato, inclusive, fazendo quarentena várias medidas de, so, de, inclusive, de sobrevivência, uma série de situações que estão sendo feitas. E, inclusive, com, com o empresariado aderindo ao que tem que ser feito. Totalmente diferente do Brasil. É um parâmetro todo que está aqui do lado, né, gente? Assim, tem uma, uma cultura não tão longínqua da nossa. Então, assim, é, é, eu queria primeiro fazer essa fala um pouco mais do contexto, que assim, é possível fazer diferente, é possível fazer diferente, inclusive porque o Fernando Rodrigues ele pegou o país no chão. A economia é, a argentina foi trucidada pelo Macri e ele conseguiu... Ela fala isso, inclusive. Ele conseguiu retomar isso, inclusive, do ponto de vista dos brilhos das pessoas acreditarem que elas podem fazer alguma coisa pra, pelo bem comum, entendeu? Então, assim, é, é possível fazer. Gente, o no nosso país não tem uma política deliberada, genocida, né, que está que sendo implementada pelo governo federal, que os governadores estão tentando reverter... Com, dando muita cabeçada também, mas de forma geral tem tentado fazer frente a essa política, né? Trabalhando de forma mais técnica, mas a questão da subnotificação ela é do país inteiro, né? Ela é a forma de enfrentar, de não enfrentar a questão da subnotificação, ela é, ela é nacional, ela é estadual e ela é municipal também em Campinas, né? É, no caso isso que o Pedro comenta, né, de que logo de cara, na, na medida em que já se sabia que viria a, a epidemia, e nós tivemos pelo menos aí uns 30 dias para a gente se preparar, 30, até, até um pouco mais, 40 dias para a gente se preparar, porque a situação na China acontece em novembro do Dezembro. ano passado. Dezembro, isso. Então, assim, é uma situação que você teve algum, algum pelo menos, um mês e meio aí para estar tá fazendo alguma coisa. E essa questão dos testes, é, era possível tentar reverter todo o processo. Desde comprar, você não conseguiria, provavelmente, responder com a rapidez necessária através do Adolfo Lutz, porque o, o Instituto foi precarizado durante décadas, pelo menos duas décadas ele foi precarizado, teria que ter uma contratação emergencial e várias compras de materiais lá para que isso pudesse ser revertido é, é, de uma maneira tão abrangente como, como... Então, a gente não poderia ficar dependendo só do Adolfo Lutz, teria que fazer outras medidas é, combinadas para que a gente pudesse realmente enfrentar. E eu ouvi um dado, não sei se o Pedro... Que, que o Pedro fala disso? De que, na verdade, o Brasil teria que estar fazendo de 30 a 50 mil testes por dia para tentar reverter na lógica do que fosse possível, chegar num, um pouco mais próximo de, de diminuir a nossa cegueira. Então, é um quadro muito aterrorizador. da política governamental em relação a essa questão dos testes, a falta de política ou a política de negar os testes. Eu acredito também, infelizmente, que, que a... a é uma diretriz política, inclusive, de não deixar aparecer tudo que tem de caso. Isso é muito grave. Isso é um crime contra a, a saúde pública de uma gravidade imensa, né? Se a gente pensar como aconteceu a, a epidemia da, de meningite lá em 1974, onde foram, é, as do, a, a, os adoecimentos foram todos é, escondidos pela ditadura militar, nós estamos vivendo uma coisa com, combinada e do mesmo jeito, na mesma lógica, né? Então, assim, essa é uma questão muito grave. E, assim, eu vou falar um pouco mais da situação de Campinas, porque nós aqui temos uh, tentado eh, agir em cima de algumas circunstâncias. Assim, Em relação aos testes, a, a prefeitura optou por, não, por trabalhar com a subnotificação. Houve, em alguns momentos, uma fala no início de, de abril, inclusive, quando a Unicamp... É, providenciou os testes rápidos. Houve uma fala, inclusive, eu sei que teve uma entrevista do secretário, eu fiquei acompanhando e ficando torcendo que houvesse um outro encaminhamento no sentido de comprar os testes da Unicamp ou fazer que, que eles chegassem, uma parte deles, pelo menos, testes rápidos chegassem à nossa rede. Mas isso parou de ser falado. Então, assim, é, me parece que não há Nenhum, assim, a Unicamp está fazendo os testes rápidos para os seus pacientes de uma clientela regional. né é, Mas Campinas não tem feito uma ação, até onde eu sei, de buscar esses testes rápidos, sabendo que existem eles sendo feitos aqui do lado. Né? Então, assim, eu entendi que não está tendo uma ação nesse sentido. Então, isso também isso, isso me preocupa muito, porque é, tá dando de barato que não vai ter teste em Campinas que não vai porque não vai vencer nós estamos com mais de 1067 hoje né 1047 casos de... 1047 casos de investigação de suspeitos quer dizer nós temos você vê, vê o site da prefeitura o hot site você fica assustada gente olha só cinco óbitos tá em cinco óbitos pelo menos há cinco ou seis dias que tá em cinco óbitos aí você fica pensando uma cidade que fica do lado de São Paulo, que está com aquele contingente de óbitos enorme, é, com essas quantidades de, de rodovias que nós temos, com o fluxo de gente que trabalha lá e mora aqui. Como é que a gente só está com cinco óbitos, gente? Entendeu? Então, assim, em esses casos. Então, assim, é. É, assim, é assustador, toda vez que eu, eu entro, eu falo assim, não é que eu fico torcendo para que tenha mais óbitos, óbvio que não. Eu quero que seja real os dados que estão nesse hot site, entendeu? E não me parece, porque não é possível que ainda estejamos só com cinco dados, cinco óbitos. O Conselho Municipal foi atrás, fez ofícios para o Devisa, para a CETEC. Para todos os cemitérios de Campinas, solicitando dados de fevereiro de 2019, março de 2019, março, fevereiro de 2020, março de 2020, para a gente ter uma fonte de comparação destas, desses dados, porque o jeito da gente pegar a questão da, da, da, da sublimação, é como o Pedro disse, é a questão das mortes. Não é a melhor forma, mas é alguma forma. Existem dados, inclusive, dizendo que no Brasil está, pelo menos, tem 48% de, de declarações de óbito de, de cartórios no Brasil, que deu um aumento de 48%, né, de óbitos, então, pelo menos no último dado que eu vi, então assim, só que aí, esse é no Brasil, os cartórios fornecendo essa informação, no, no, na, no município de Campinas, nós não conseguimos obter essas informações, a gente mandou isso é, dia 31 de março, Tá? Ainda não chegou esses dados, chegou chegou dado de um cemitério só, tá? e os outros ainda não nos forneceram. Então, assim, além de tudo, é uma, é, não é muito prioridade, infelizmente, transfer, fazer a transparência das informações, entendeu? Nós, temos, nós lidamos com essa dificuldade. né? Então, tem, tentando lidar com essa questão da, da, da, dos, da subnotificação, nós vamos por esse caminho. Outro caminho que o Conselho está tentando lidar, aí é uma outro nível de subnotificação, não é dos exames, mas é porque nós estamos trabalhando basicamente com três grandes, quatro grandes preocupações que o Conselho está trabalhando: com a questão da insuficiência dos testes, né, que teriam que ser massificados; com a questão da, do isolamento social maciço; com a questão da proteção do trabalhador e com a questão dos leitos de UTI e respiradores. A gente acha que essas quatro questões são questões nevrálgicas para a gente estar tá sempre acompanhando e tentando trazer para o foco da conversa. Né? Em relação à questão dos EPIs, que é outra coisa que está subnotificada, porque assim, na verdade é o seguinte, nós também solicitamos à prefeitura que eles nos fornecessem os afastamentos dos trabalhadores. Havia e a via IA, muito questionamento dos trabalhadores em relação à falta de EPI e condições de trabalho e saúde, não é só a questão do EPI, é uma coisa mais complexa, né a saúde do, do trabalhador de uma forma geral, o jeito com que se organiza o trabalho, o jeito com que as unidades se, se é, definem seus fluxos de atendimento, uma série de coisas para poder dar conta dessa proteção do trabalhador. Porque o que acontece é o seguinte, se a gente tem essa, esse vislumbre de que os casos são muito mais do que estão, de que não se está fazendo o, o isolamento maciço que deveria, nós vamos ter um nível de, de sul, como é que fala, de os serviços vão estar tá, de tal forma colapsados e por tanto tempo que os trabalhadores têm que estar tá com um nível de de apoio imenso, muito maior do que e, e mesmo os países todos que tiveram teve, tiveram que fazer várias coisas nesse, nesse sentido. Então, uma preocupação nossa é muito a questão da saúde do trabalhador. E aí o que aconteceu? Nós pedimos uh, o dado para a Prefeitura, eu, inclusive, essa, esse final de semana olhei para ver o despacho em relação a isso, do jeito que nós pedimos, continua o mesmo, no mesmo lugar, não teve andamento o pedido do protocolo, nós pedimos no dia, também pedimos no dia 31, e não mudou de lugar, ou seja, eles não priorizam a informação para a gente. Eu sei que eles estão preocupados com isso, porque teve uma... Inclusive, uma, agora, uma portaria recente que trabalhou com a questão dos, dos trabalhadores da saúde que estavam sendo tratados... Aqueles que têm mais de 60 anos e com morbidades, estavam sendo colocados na fogueira com EPI racionado, etc. E tal. Então, foi feita uma portaria, agora, dia 7 de abril, que meio que abre essa possibilidade de, de, dessas pessoas serem afastadas. Ainda bem. Mas o próprio... É, secretário deu uma entrevista coletiva falando dos, de dados que a gente não sabe como foram obtidos, ele só disse que são, por, por, como eles não têm como, como comprovar por conta de testes, são aqueles SIDs de síndrome gripal, né, que deu aí no levantamento, que eles fizeram 207 entre é, 107 da, da rede geral e 100 da rede Mário marugardia. E nós temos feito, por nossa conta, já que a gente não consegue ter um, um, uma informação oficial, nós estamos feitos, de, semanalmente, de 10 em 10 dias, um levantamento com os próprios trabalhadores. É o um levantamento subnotificado? É, porque não é com todos... É, na verdade, nós temos que ter acesso aos dados oficiais, e nós não temos acesso aos dados oficiais. Então, é, nós estamos fazendo por nossa conta, disponibilizando e colocando em pauta a discussão, pelo menos isso. Uma das coisas que nós, do Conselho Municipal, temos feito é tentado colocar em pauta questões que a gente considera importantes. Com base nisso, inclusive, a reformulação que eles estão fazendo ou propondo fazer na atenção primária tem a ver, inclusive, com um documento que nós fizemos, solicitando uma discussão sobre isso, solicitando a não, racio, não o racionamento de EPI, mas uma, um tratamento dos EPIs de uma forma com, com os parâmetros nacionais, etc., e tal. Então assim, o que nosso conselho tem tentado fazer é, é trabalhar pautando, tentando pautar a gestão, mesmo que diretamente, mesmo que indiretamente, porque a gestão não nos recebe, né? Desde que nós tentamos já pelo menos duas vezes, a gente não conseguiu é, acessar. E aí, com base nisso, nós fizemos uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que na verdade isso seria papel do STMC e do Sim Saúde, mas ambos não estão atuando, infelizmente. né? Então, nós do Conselho estamos atuando, fazendo essa defesa dos trabalhadores, e aí fomos muito bem acolhidos ao Ministério do Trabalho. A última iniciativa que nós estamos tendo, nós criamos um... Eu queria aproveitar aqui a live para divulgar isso. Nós criamos um formulário eletrônico na página do Facebook do Conselho, em que as pessoas, sejam, usuários, sejam campineiros... Sejam trabalhadores da saúde, podem, de circunstâncias, que a gente vai tentar investigar o que está acontecendo, pedir providências da prefeitura. Caso não consigamos providências, a gente vai encaminhar a denúncia para o Ministério Público Estadual, né? Ou o Ministério Público do Trabalho, caso seja caso de, de trabalhadores, né? Então é isso, assim, o nosso conselho tem tentado colocar no questões que não aparecem ou que não aparecem da maneira como deveriam aparecer na maneira como a gestão está é, lidando com a pandemia e, e tentamos trabalhar aí é, fazendo com que a, a, a população e os trabalhadores possam ser mais escutados aí no, no, no, no tudo que precisa acontecer aí na cidade de enfrentamento com uma situação que promete muita, muita confusão ainda, infelizmente. Obrigada. É, Nayara, acho que é legal, viu, colocar assim, para as pessoas entenderem, né? Aqui é o, o vírus, ele tem um processo de, vamos dizer, de disseminação, que ele segue o fluxo das pessoas, né? Então, é, ele, ele não está no mesmo momento em todos os lugares do Brasil ainda. Tem lugares do Brasil onde o vírus está Começando a se instalar, tem lugares onde ele já está instalado e tem lugares onde ele já está absolutamente fora de controle. Né? Então, por exemplo, no município de São Paulo no estado do Rio de Janeiro, o vírus está absolutamente fora de controle. importante as pessoas saberem disso. Né? É, por exemplo, mais da metade dos enterros do maior cemitério do Brasil, que é o cemitério da Vila Formosa, já acontecem por suspeitos de Covid. Hoje, dos 48 enterros da Vila Formosa, 25 eram suspeitos de Covid, né, sendo que praticamente ninguém tinha confirmação diagnóstica. Né. Então, imagina a situação. Eu, eu, eu suspeito que a gente vai viver, eu achei muito bom ter citado a epidemia de meningite de, de, dois, de 1975, porque eu estou sentindo um clima, eu, eu, quando eu lia, né, porque foi antes de eu nascer, quando eu lia sobre essa história da, da, do governo militar escondendo os dados da epidemia, eu achei é <risos> bizarro. Hã? não foi no campeonato. Foi, foi, não foi. Mas, mas, Muito. Né? Tá é, bom, tá bom, ninguém falou nada. Mas o Mas o, o mas, meu tempo. Mas assim, eu, eu achava uma coisa meio bizarra, falar, gente, como é que o governo esc consegue esconder uma epidemia, né? E eu tô vendo isso agora, sabe? Quando você olha os bolsonaristas mais empedernidos aí né especialmente o pessoal que tá ligado agora ao, ao partido ao Republicanos que é o partido é, é, para onde migrou os, os milicianos que por acaso são filhos do Jair Bolsonaro também né o Eduardo Bolsonaro o Flávio Bolsonaro o Carlos Bolsonaro e outros defensores de, de assassinos aí de modo geral que que, que, que que são próximos da família foram tudo para esse partido Republicanos né a, a... A gente está vendo, então, um processo muito articulado dessas figuras nas redes sociais, tentando minimizar o problema. Eu acabei de ver um, um, um servidor público municipal, Pelego, aqui, né, é, é, postando isso, falando olha, o número de casos no Brasil está mais devagar que na Itália, está mais devagar do que na... França. <risos> Cara, não tem teste. A gente está mais devagar porque a gente não tem teste, porque a gente não tem resultado, porque, que eu falei, o governo está apagando essa situação, mas os mortos não estão é. deixando de ser enterrados. Os é. mortos estão sendo enterrados sem diagnóstico e muitos vão ficar sem diagnóstico. E quem está trabalhando essa operação de comunicação midiática para abafar isso é cúmplice desses casos né, de morte sem diagnóstico, que vão ser um monte. A gente já tem, eu tenho tranquilidade para falar aqui, que se a gente tivesse diagnóstico, feito, teste para todo mundo sendo realizado a contento, a gente não teria 1.300 mortes. Nós teríamos muito mais de 2 mil, provavelmente já chegando perto de 3 mil mortes. Né? Basta ver o que está acontecendo com os leitos clínicos no município de São Paulo. 94% dos leitos clínicos e 46% dos leitos totais do município de São Paulo hoje já estão ocupados com casos de Covid. 71% dos leitos de UTI do estado do Rio de Janeiro estão também comprometidos com isso já. Então, quer dizer, não tem dúvida quando se trata dos indicadores que não podem ser escondidos como mortes e como ocupação de leitos, a gente entende que nós estamos enfrentando um baita de um BO. As ações de quarentena têm surtido efeito, é importante colocar isso. Né? A nossa curva pode ser diferente desses países? Pode. Né? Para ninguém se desesperar e achar, meu Deus, nós vamos todos morrer, não. Né? A curva está sendo alterada pelas ações de quarentena que foram adotadas no Brasil mais cedo do que em outros países, felizmente. Por isso que eu não deixei de falar aqui que os governadores tiveram uma ação mais efetiva, mais precoce do que é, é, o governo e que tiveram força para manter isso. isso. Só que é importante saber o seguinte, a pressão para suspender isso tá é altíssima, altíssima, né, de é, é, é, pastores estelionatários que estão ligados a redes de comunicação, que estão fazendo, né, usando as suas estruturas religiosas para poder convencer as pessoas de que se trata apenas de uma gripezinha, de empresários... É, absolutamente indiferentes ao, ao, ao que pode acontecer com as pessoas e que estão também usando as suas redes de, de comunicação e de, e de ação econômica e política, o seu lobby, para poder tentar fazer as pessoas é, é, quebrarem a quarentena, tentar diminuir a quarentena em vários lugares, como se fosse possível fazer um, um afrouxamento da quarentena né, e permitir que certos setores funcionem, outros não. Quero, quero que algum empresário me explique como é que eu vou deixar setores não essenciais A e B funcionar e setores não essenciais C e D fechados? Isso é o tipo de coisa que você define o que é essencial e só o que é essencial funciona, porque o fardo tem que ser distribuído de forma igual por todos. Como é que eu vou explicar para o dono de um, de um estabelecimento A que ele não pode funcionar, sendo que ele não é essencial, e o B pode não ser é. essencial? Está entendendo a, a contradição desse tipo de, de medida Sim. desses caras? Então é, ou você compartilha esse ônus e o governo atua no sentido de mitigar os impactos econômicos, ou você não tem quarentena. Então, é, é uma, uma, uma pressão muito forte e um dos maiores aliados a favor dessa pressão é a subnotificação. Né? É, quando você olha, por exemplo, na capital, a gente já tem mais de 4 mil funcionários da área da saúde que tiveram sintomas gripais e tiveram que ser afastados. Né? Quem está fazendo esse trabalho de contabilizar? Os Uh, os sindicatos, porque, de novo, falta teste, a Secretaria Estadual de Saúde, o governo estadual tem méritos, mas tem principalmente, né, sempre costuma ter mais deméritos no caso do, do governo do Dória, e um deles é não divulgar direito esses dados de afastamento de trabalhadores. Né, os trabalhadores, de fato, estão trabalhando com EPIs escassos, precários, é, utilizados de forma é, repetida, às vezes, além da, da, da, da função que eles deveriam ter, além da capacidade protetiva que eles teriam, né? então está adoecendo um monte de gente, está morrendo, um monte de profissional de saúde está morrendo. A gente já teve vários, vários, eu estou falando de algumas dezenas já de profissionais de saúde mortos no Brasil. Gente que lida com os corpos, eu sei que já morreu lá no município de São Paulo, técnico de enfermagem já morreu, médico já morreu, né? então assim tem um monte, eu conheço, Teve um médico aqui de Rio Claro que morreu agora, essa semana de Covid-19, então, assim, é, é, são, são, os profissionais de saúde que estão no enfrentamento, estão na linha de frente, são também grupo dito de risco, né? embora esse conceito de grupo isso. de risco seja errado, é, não, não existe grupo de risco no sentido estrito dessa doença, porque ela mata todos os grupos etários, né? tem as pessoas que adoecem mais e mais gravemente, né? e, e no caso do Covid a gente viu que profissionais de saúde adoecem mais e adoecem muito gravemente também. Então tem um monte de gargalos do ponto de vista de informação do ponto de vista de acesso à informação que estão sendo usados para poder aprofundar e fazer avançar a pauta anti-quarentena a pauta é, é, é, que quer julgar as pessoas para se virarem mediante o sacrifício de vidas que vão ser perdidas desnecessariamente tanto de idosos tanto de pessoas com outros problemas de saúde como hipertensos diabéticos pneumopatas cardiopatas mas também jovens que vão morrer desnecessariamente por causa disso. Né? Não dá para achar que vai ser só é, jovens saudáveis né? que também vão morrer, porque não é só essas pessoas que morrem. Morrem jovens saudáveis, morre pessoa que não tem doença nenhuma, morre gente que, tava, que era atleta, né? morre gente de todos os tipos por essa doença. Então, é muito importante a gente colocar isso é, com clareza. E aí, de fato, né, o que agora a Nayara estava falando que agora vai ter essa, essa mudança na dinâmica aqui de Campinas, uma das discussões que a gente tem feito é a necessidade de proteger essa força de trabalho da saúde para que ela esteja disponível na hora que ela for necessário O que, que aconteceu em alguns países é que o colapso da força de trabalho por adoecimento foi tão maciço que faltou mão de obra para a área da saúde. Na Itália eles tiveram que desaposentar um monte de profissional de saúde. Né, gente já idosa, gente vulnerável e vários desses profissionais desaposentados morreram porque eram justamente idosos que foram expostos e morreram. Então é assumir um cuidado mais intenso com a, a vida dos trabalhadores da saúde é muito, muito, muito, muito, muito importante, né? E, e parte disso significa que a gente garantisse, pelo menos, é, uma testagem rápida e eficiente, com resultados rápidos, quando um profissional da saúde adoece, né? E, inclusive, isso não está acontecendo. Bom, vamos lá, então, pessoal. A gente está explodindo de questões. <risos> Temos questões aí... Eu, eu pergunto só para perguntar, porque eu tenho que fazer essa pergunta. Que tem eu sei que tem. Entre nós aqui? <risos> Não, nas páginas, na nossa página que está escondida. Ah, a primeira é da Paula, Simone Ribeiro. Paula, boa noite. Que acabou de falar que você é uma Guida, simpatia, você... Guida. Ah, que linda. Obrigada. Você que é uma simpatia. Guida, você é uma simpatia, bom descobri-la. Bom, mas ela faz questões, viu, Pedro? Ó, uhum. hoje minha mãe, em quarentena, tomou a vacina da gripe sente-se mais segura é, ninguém está seguro nessa loucura Alegria. então tomara, ela fala que tomara que a mãe dela se, sente, se sinta mais segura porque tomou a vacina essa é uma questão que tem aparecido muito, viu, essa questão sobre é. É, os, os idosos é, se deve ou não tomar vacina, né a vacina de gripe que está dando, então é, a, o que a Paula sinaliza é que a mãe dela hoje tomou a vacina e está se, se sentindo mais segura, né Bom, mas temos outro, outras questões aí. Pode colocar a ah, do Zé Antônio. Oi, Zé Antônio. Olha, ele falou o seguinte: é só quando perceberem que o coronavírus era mais legal, letal, deve ser, né? Que a dengue, que começaram a, a se mover. Mais legal? É mais é, letal. Deve ser, deve ser Antônio, mais letal. É a, Teve um corretor é o, aí. É o, é o a sim, letal. É letal aí, ó. A é. Letal. é, ó. Quis dizer letal, letal acima. Letal. É isso. <risos> É, é isso, Bom, então só quando perceberem que é. o coronavírus é mais letal A Nara Alves fala o seguinte O grande problema que eu enxergo é que A maioria da população não tem conhecimento desses fatos Muitos ainda enxergam como fantasioso E que a vida deve voltar à sua rotina Triste realidade De fato, Nara qual é a próxima? Vamos ver... Ah, tá. O DG Macedo, Quiroga fala o seguinte... Boa noite. As notícias internacionais não cansam de falar sobre a irresponsabilidade desse presidente. É uma vergonha atrás da outra. Se continuar assim, o Brasil será a próxima Itália em números de mortalidade, infelizmente. Lembrando que os Estados Unidos já passou a Itália, né? Já passou. Já é o, o... o número um do mundo, mas é um país que tem seis vezes e meia é, a da população vez. da Itália. população né? então... da Itália. É. Bom, o Valdemar... E nós fala temos quatro vezes, quatro, três vezes e meia também a população da Itália. Então, da Itália, né? O é Valdemar, Valdemar Rodrigues... É. fala o Só seguinte... de morte está com quase 24 mil mortes, né? Uhum. O Valdemar fala o seguinte, ó, esse número de infectados não é real, pois não temos testes em, em, em todos os sintomáticos. Ou seja, em todos os sintomáticos, a gente não tem testes. A Elizabeth Zuzza também é nossa cílio aqui. Pode colocar aí, não, porque eu não estou entendendo direito, porque está interrompido, então eu precisava ler. Tá, você está não, você não, você pelo celular, você não consegue acompanhar no note, a, lá na página do CCV, que as questões estão lá. A, a Fabi só puxa para cá. Tá, mas se, anota, e aí qualquer coisa... A gente tenta lembrar o que, que era. Assim, anota o, a pessoa que falou. Exatamente. O nome da pessoa, tá? É, o que o Bozo não quer é que a real situação da pandemia apareça. Né? A, a Beth Zuza comenta. Eu acho que foi mais ou menos também o que a Nayara falou também, né? O Eduardo Suryan Matias fala o seguinte. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Um prazer tê-lo aqui na nossa roda. Vamos lá. Pedro, te mandei agora há pouco uma matéria da da Globo do Globo é um trabalho da USP o Cruz e outras concluíram que podemos ter 250 mil adoecidos nesse caso o número de mortos vão muito além do que são anunciados a galera que vai para a Paulista brincar com o caixão pode começar a dormir assustada ele está falando sobre aquela galera. Eu lá já os dialogue aqui? Não! Você começa okay. a parar e não fala. Peraí. É muita questão. Eu quero ler, eu quero essa ler galera tem parte. que assinar uma... Essa galera tem que assinar uma declaração de que eles não vão querer respirador. É, eu acho. Que eles não vão querer leito de UTI público. Isso. Peraí, Nayara. Peraí, segura aí. Acho que é verdadeiro. Vamos lá, Fabi. A do, a do Canário. Lu, é, Luiz Sérgio Canário fala o seguinte. Esse Trenque de por Cheguei celular. Li, não, não, não. Esse <risos> povo não anda por aqui. Às vezes aparece um povo do lado de lá, mas ah. de, eles vão embora porque eles não Desculpa, conseguem debater conosco. Enfim, é por celular, é, somente houve em países que já monitoram o governo, já, que já monitoram o governo e não, e não nenhuma empresa ou seus cidadãos. China, pesadamente... Tem mais de 200 milhões de câmeras vigiando o povo. Coreia e Singapura, por exemplo. Será que tem mais? Ah, tá. Bom, está é, falando sobre a questão que você disse, né? Sobre a vigilância aí. É, o Paulo Tavares Variante. Boa noite, Paulo. Também assíduo aqui nas nossas rodas. O Paulo falou o seguinte. Pedro Tourinho, creio que mais do que incompetência, o governo Bolsonaro está escancarando sua necropolítica... Ou seja, uma política de morte. As, os descartáveis para Bolsonaro e seus asseclas podem morrer sem problemas. Bolsonaro não é louco, nem competente. Bolsonaro é genocida. Bom, acho podem que... não, Mariante. Devem morrer. É pior do que podem. É o que é. A é, Cavaz, a pergunta da Carol. Eu, eu, ali, ó, é, eu vou ler da só da Cavasa aí eu passo para vocês, tá bom? Uhum. ó A Carol... Carvasza, boa noite, Carol, bom tê-la aqui. A Carol fala o seguinte: imagina que maravilhoso deve ser num país em que a gente só teria que se preocupar com a pandemia e não com as atitudes que o presidente vai tomar a cada hora, além da pandemia. Pois é. Pedro e Nayara, eu vou aproveitar e já passar a, a, a falar para vocês, mas eu quero que vocês considerem. Quero que vocês considerem na, na questão de vocês o seguinte: vocês falaram mas eu acho que isso é importante tocar, é que na semana passada, acho que por quinta, quarta, quinta-feira, saiu uma matéria no, no G1 aqui de Campinas, enfim, e saiu o prefeito da cidade falando dos dados da cidade. E aí ele sinalizou ali que é, a região leste da cidade era a região que mais tinha pessoas que tinham a Covid, estavam infectados da Covid. Sim. Isso também, apesar da diretora da diretora da Vigilância Sanitária do Governo Municipal ter falado assim, gente, mas a gente precisa saber que não tem testes. Sim. Eu acho que precisa, é, eu acho que isso foi um ponto também que motivou na sexta-feira santa agora eu ter sentido o cheiro de churrasco aqui dos vizinhos, né? Ter sentido uma movimentação maior também, porque eu estou na periferia. Então, acho que seria importante é, falar sobre isso, dar esse destaque também, porque que apareceu lá nos dados que o prefeito Jonas Donizete falou, e eu acho que ele fez uma... Apesar dele ser um cara da comunicação, ele foi péssimo ali, porque ele não ressaltou pontos importantes O porquê que apareceu que os, que os infectados estavam aparecendo ali no Cambuí, na região leste da cidade. Seria importante vocês só reforçarem esse ponto, tá bom? É Maravilha. com vocês. Bem, posso trazer algumas questões aqui, começar pelo fim. Vamos lá, pessoal. O apagão de testagem que nós estamos enfrentando é tão profundo que, para se ter uma ideia, 91% dos diagnósticos confirmados de Covid-19 do município de Campinas vieram da rede privada. 91%. Ah, isso é porque essa é uma doença que só pega rico, só pega classe média? Não, gente, é porque nós não estamos testando e, e quando a gente testa na rede pública, os testes vão para Adolfo Lutz e ficam lá de eterno, sem prazo para ter retorno. Então, é, é, na verdade, o Covid está espalhado na cidade inteira. Né? Esse dado eu tive que passar o fim de semana inteiro né, entrando em grupo e desfazendo o estrago desse dado que sugeriu que a, as populações que estão adoecendo pelo Covid são as populações de bairros nobres da cidade e que a periferia não está cheia de Covid. A periferia está cheia de Covid, está cheia de gripe, está cheia de caso grave. né? Então, assim, não está diferente essa doença. Tudo bem, no começo do Covid, era o pessoal que tinha contato com quem veio da Europa, não sei o quê, não sei o quê. era. Mas, vejam, isso, isso é coisa de um mês atrás. De um mês para cá, o vírus já se tornou um vírus de disseminação comunitária, já se espalhou pelas regiões periféricas, onde é mais denso de gente circulando e se encontrando, onde está rolando a transmissão do vírus não tem meia conversa nesse, nessa situação, então esse dado realmente é um imenso desserviço né? a maneira como esse dado é apresentado porque ele tinha que ser apresentado com essa gota de essa, essa pitada de bom senso, para as pessoas entenderem que não significa que pode rolar churrascão, não pode rolar samba pode rolar qualquer tipo de aglomeração infelizmente né, as pessoas não entenderam isso dessa forma e aí, dialogando com o que o Eduardo colocou, que é o estudo que eu até citei no começo, esse estudo é muito contundente, ele é muito bom, porque é isso. Pelos dados de mortalidade de casos confirmados de COVID, a gente teria 225, 250 mil casos. Eu quero repetir que nós temos uma quantidade enorme de mortos que não tiveram confirmação pelo COVID ainda. Né? Então, feito eu disse, se a gente for fazer, com base no caso, na, nos dados de mortalidade, extrapolar, para poder avaliar o número de casos, calculando uma mortalidade, uma letalidade da ordem de 1,5%, 2%, a gente já tem 400 mil casos de Covid. Não é 250, é 400, é 450 mil casos de Covid no Brasil. Né? A gente já, por exemplo, em Campinas tem mais de mil casos suspeitos. Se a gente se a gente tivesse sorte de que só um terço desses casos fosse positivo, nós, do dia para a noite, íamos quadruplicar o número de casos que a cidade tem. Nós íamos sair de 100 para 400. Né? E aí, essa falsa sensação de segurança, que é ativamente promovida nas pessoas pelo apagão, com a, a, a, a, a ação contundentemente favorável, a, assim, a movimentação ativa do governo federal, para produzir e alimentar esse apagão de testagem, esse gargalo laboratorial, ia Desaparecer é uma covardia com as pessoas, a promoção dessa sensação de segurança, é, quando Sim. essa segurança de fato não existe. Né? Então, é, é, é muito importante as pessoas terem clareza de que existe uma operação em curso mesmo, de, de, de é, é, tentativa de ocultação da Sim. gravidade da situação. Né? Não são só as falas do presidente, é isso. É a gente não ter teste, não ter grana para comprar teste, a gente não investir no parque industrial para que se produza teste em quantidade maciça para poder testar todo mundo no Brasil. É tudo isso junto, né? caminhando para que a gente não tenha condições de saber, de fato, a, a gravidade da situação. A gente só tem mesmo esses indicadores indiretos, como taxa de ocupação de leitos de UTI, de leitos hospitalares. Né? E que, quando você olha esses casos a gente não está numa situação tranquila, né? pelo menos em alguns lugares do Brasil. Manaus, por exemplo, né? que a gente não, não, não acharia que estaria numa situação grave, Manaus, o sistema de saúde de Manaus, tá já conhecendo. está entrando numa situação de colapso, vai receber um, um, um lote de 60 respiradores do governo federal agora, para poder é, é, ampliar a quantidade de, de respiradores para os pacientes poderem sobreviver um pouco mais, etc., né, e ter tratamento para todo mundo, quer dizer, não é brincadeira o que está produzindo, né? o sistema de saúde entrar em colapso significa que há uma demanda importante capaz de fazer isso, por isso, eu repito, as ações de quarentena são ações muito importantes e muito eficazes, né? então, é, é de fato isso que a Carol falou, é, é uma, uma, uma questão que seria, sinceramente, assim, deve ser uma delícia, né? você ter a tranquilidade de que num contexto feito esse, o seu governante é alguém que você pode confiar, que de fato está fazendo todos os esforços possíveis e tal não é a nossa realidade né e mesmo que a gente tire o Bolsonaro vale dizer eu não sei se o Mourão né é. É, vai ser tão melhor eu acho que talvez pior seja impossível mas assim é, é uma situação horrorosa essa que a gente está vivendo Sim. né o, o nós estamos entre a cruz e a espada mesmo né porque não tem perspectiva de ter uma, uma gestão ética comprometida e responsável é, para a gente ter para a gente ter esse... E a gestão dessa crise né? então foram várias as questões mas é isso, é o que a Beth colocou colocou né? o Bolsonaro não quer que essa crise apareça, eu até acho que o, o, os governos infrafederais os governos do estado, os governos municipais, eles não estão preocupados em esconder isso é pelo contrário, eu acho que eles até querem que isso apareça mais, porque isso permitiria a esses governos pressionar o governo federal para que adote medidas mais significativas do ponto de vista social e econômico porque governo estadual e governo municipal, diferente do governo federal, não consegue fazer política econômica, política monetária, né? no Sim. máximo consegue fazer política fiscal, isentar é, é, de tributo, etc. Mas aí começa Sim. a faltar dinheiro no caixa desses entes, e aí eles ficam ali também numa situação bem delicada. Então, o fato é que a, a, a, quem tem capacidade de produzir uma ação política com capacidade de, de, de peitar essa crise e de, de fato minimizar os... As consequências negativas dessa crise é o governo federal, né? Assim, eu, diria, eu diria o corpo principal. É lógico que a gente tem que cobrar e exigir dos municípios, por exemplo, isso que a Nayara falou: né? tem que ter uma ação muito vigorosa de tentativa de compra de teste, muito vigorosa de compra de EPI. Tem que disputar no tapa mesmo no mercado, entendeu? É, e não dá para amaciar nesse sentido. Isso tem que ser feito. Né? Municípios ricos vão ter vantagem nessa hora, infelizmente, tem uma canibalização entre os municípios, exceto, por exemplo, quando a gente tem uma articulação é, interfederativa bacana, como acontece, por exemplo, no consórcio dos estados do Nordeste, né, que tem dado um, um banho, um show de, de capacidade de, de, de, de diálogo, né, de demonstração do potencial de articulação é, e, de, e de conquista e de avanço que, politicamente, a gente pode ter quando, de fato, vários governantes estão empenhados numa lógica é, do bem comum ou do, do, né, de uma construção comum, eu diria que os consórcios, o consórcio do Nordeste está sendo muito interessante nesse sentido, é uma experiência nova, eu acho que todo mundo que é progressista no país tem que acompanhar de perto essa experiência lá, né? é, mas fora essa experiência, o que tem é isso, é essa canibalização entre os municípios que vão correndo atrás das empresas, paga mais, paga ágil, paga isso, paga aquilo, para poder, é, é, poder ter os, os testes. E aí eu não tenho dúvida que vai fazer toda a diferença entre quem tiver e quem não tiver a capacidade de gerir essa, de gerir essa crise. Tá? Nayara? Então, gente, eu acho que, na verdade, as pessoas é, as pessoas de boa índole, elas estão se recusando a acreditar que um governo pode fazer uma política deliberada de não... de, de matar as pessoas e Infelizmente, assim, e esconder o que está fazendo. Né? Assim, infeliz... Isso é o nu e cru que nós estamos vivendo. Quer dizer, é um governo que não vai fazer, não quer fazer. Na verdade, quando tem disputa com o Congresso, no sentido de fornecer uma ajuda para quem é trabalhador informal, para quem é microempresário, tará, tarará, ele faz a disputa de, de narrativa depois que foi votado. Para tomar para si a, a, a iniciativa dele. Né? Mas, se dele, ele não vai fazer nenhuma ação no sentido de lidar com essas, com tudo que vai vir por aí, para exterminar a população pobre e vulnerável desse país. Então, por exemplo, todas as pessoas que moram em favelas, as pessoas que. A gente está vendo que saiu de um padrão de hospitais privados e agora está indo para os hospitais públicos. O conjunto de pessoas que tá adoecendo, apesar de ter os testes, as pessoas estão adoecendo. E aí vai ter as mortes. Então, a gente vai pegar o resultado nada indiretamente. São pessoas que estão é, na região da Zona Leste, é, na região Norte de São Paulo. Então, são as pessoas com, com, com, com condições de vida maiores do que inicialmente, às vezes já mudou o parâmetro, o padrão de pessoas adoecendo. O governo Bolsonaro, os governos de uma forma geral, o Bolsonaro deliberadamente não está fazendo nenhuma política no sentido de favorecer com que as pessoas possam fazer o isolamento social, ter condições para fazer o isolamento social, para com essa camada vulnerável. É uma, é uma coisa deliberada, é o que o, o, o Mariante colocou da necropolítica, é uma política higienista, claramente higienista eles não vão priorizar políticas de viabilizar a condição de isolamento social que precisa para todo mundo. Então, essas pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar, tem as pessoas que, são, que na verdade, não estão não, não achando que é importante isso, claro que tem, mas tem pessoas que gostariam de estar de tá fazendo o movimento, mas não estão podendo fazer, porque não tem condições financeiras de fazer. E o governo teria que habilitar isso. Então, assim, tem uma política deliberada de higienização social mesmo. E as, e as pessoas, de uma forma geral, não querem acreditar que isso possa acontecer dessa forma. Mas está acontecendo na nossa frente, infelizmente. É um governo genocida. Né? Então, é... E assim, então eu faço tudo para não aparecer. Então, assim, é, é, vamos dizer, é funcional não ter os testes. É funcional não ter os testes. Essa decisão de lá, desde trás, não ter comprado, não ter produzido, não ter feito a reconversão industrial, que a gente sabe que precisaria ter feito com indústrias brasileiras para poder vou fazer, comprar, porque também tem a questão dos reagentes, que, que não são reagentes que estão aí à disposição, teria que também fazer toda uma iniciativa de política industrial também para comprar os reagentes teria que ter sido feito tudo isso para realizar a questão dos testes. Então, tem questão infelizmente óbvia, entendeu? E é, esse dado que acho que foi a Carol, que eu não consegui escutar direito, como não apareceu a, a, a pergunta escrita, eu estou com um problema de, de, de, no meu celular, que está meio ruim, é, mas essa coisa de ter aparecido os casos, fundamentalmente, da região central de Campinas e da e do Cambuí, tem a ver com o fato de a gente não ter os testes, os testes públicos, os testes que, que todo mundo está fazendo em todas as regiões da cidade, só que elas estão sendo feitas e eles não estão sendo é, desovados para a gente saber o que está acontecendo. Então, tem um desvio, tem um desvio, é, a, tem a ver com a subnotificação. Isso, Agora, é, é, isso, o que eu me lembro, na, na entrevista que eles deram, eles fizeram esse, essa observação, né? Então, mas a população também quer acreditar que não está chegando nela tem tem várias tem várias jeitos de reagir né e hoje é a maneira como a, a população não, não vê né, ela trabalha teve alguém que falou que aí que falou que a, a população trabalha como se fosse uma fantasia de uma fantasia ah, tem é, gente deliberadamente fazendo vídeos é, indo nos, nos hospitais de campanha, indo nas hospitais, que na, no lado de fora, de fato, não tem ninguém, não é para ter mesmo, mas do lado de dentro tem um punhado de gente já sendo tratada, às vezes até internada, mas as, essas pessoas estão fazendo vídeos para poder demonstrar que não existe o Covid. É né? um, um grande crime contra a saúde pública, que elas, inclusive, teriam processadas, em, em, porque estão fazendo esses vídeos, porque é, elas estão estimulando a Fake News, estimulando essa fantasia de que não existe Covid, de que não existe, de que nem vai haver, né? É como se se tudo fosse uma grande fantasia o que está acontecendo no mundo só o Brasil não vai ter Covid. Como é que a pessoa, é, o, o, chama lógica é totalmente lógica, né? Mas enfim é, é a maneira como essas pessoas estão querendo fazer as pessoas acreditarem. A fake News é, é isso, né? Então assim. É, a gente precisa, infelizmente, sair dessa, desse, desse padrão anterior de que o poder público não age deliberadamente contra a sua população. No caso deste poder público, ele age deliberadamente contra a sua população pobre. Ele, ele defende os empresários, ele defende os grandes, ele defende quem sempre teve por cima, mas os pobres que vão, tão, já estão sendo acometidos pela doença, não estão aparecendo como deveriam por conta da subnotificação mas agora vão começar a aparecer, já estão começando a aparecer por causa das mortes estão aumentando o que, que acontece? Como o Pedro falou, as mortes também não estão sendo notificadas como Covid, então esse é um problema né? fica como síndrome gripal, Então só que assim o que, que a gente está vendo? Tem um aumento de mortes acontecendo, relacionadas à síndrome gripal, e é síndrome respiratória aguda grave, que aí é um, é um fator também bem evidente, é uma, inclusive tem toda uma discussão de que para cada um caso de covid, cinco casos de, de síndrome respiratória aguda grave é, acontece, tem vários especialistas falando isso. Então, assim, nós estamos já com bastante indícios de que a coisa está degringolada e que a perspectiva da curva já está muito iminente dela crescer bem forte. Eu tive uma informação que eu não sei se o Pedro já escutou isso, mas dia 17 de abril a gente já teria o dimensionamento aí de 267 mil casos. Eu vi um dado disso hoje, me assustou bastante, porque já é essa semana. né? Porque o, o, o Mandetta está dizendo que a explosão de casos é em maio. Eu, particularmente, tudo que eu já escutei, tudo, tudo que eu já vi, mesmo não tendo a notificação, a, a explosão de morte, notícia de que isso vai acontecer mas porque já, a gente já está tendo, por exemplo, de ontem para hoje, pelo que eu vi, 1.200 ou 1.300 casos de mortes a mais do que ontem, 1.100, 1.200, uma coisa dessa, é, a mais de mortes, de um dia para o outro, ou seja, é uma aceleração. Pesada, sim, e é muito evidente. Aí não depende de teste, né? Então, assim, isso é isso vai vai, As pessoas vão cair em si em bre, muito breve. Eu acho que não vai ser em maio. Se o Pedro tem a sua opinião, porque isso vai fazer. E aí, a questão da sustentação do sistema, o colapso do sistema com a falta de, de respiradores. E de, a notícia que eu tive que o Jonas. É, fez uma... encampou o Metropolitano ali perto do Mário Gatti, aumentando em 46 leitos. Agora, a notícia que eu tenho é que isso é absolutamente insuficiente para um quadro se a gente vier, vi, vier a ter uma, uma colapse, um colapso do sistema Sim. de Campinas. Se eu não estou... esses 46 mais, vai fazer com que a gente tenha 250 leitos a mais? 250 leitos no total de UTI? É isso, Pedro? Não, era, é assim, ó. É, primeiro assim, se, se a gente tiver, de fato, um, uma, uma, um, um terremoto de casos, vai ser insuficiente, não tenho dúvida. A gente está, se não me engano, com 170, 180 leitos, só que os 45 leitos novos do Metropolitano, na verdade, são 15 leitos de UTI e mais 30 leitos de enfermaria. Então, a gente chegaria aí, eu não tenho certeza absoluta, mas é próximo de 190, 180 leitos no sistema único de saúde na cidade de Campinas e mais uma quantidade grande de leitos no setor privado. Né? Essa é, inclusive, uma outra discussão sobre como é que vai ser feita a gestão né, dos leitos que são públicos e privados. Mas o... o... Então, só para para colocar assim, eu não tenho nenhuma dúvida de que se as ações de quarentena forem, de fato, suspensas, né, tudo isso que tá, foi colocado, para o pico vai ser em maio. É, vamos lembrar o que é a estratégia que a gente está trabalhando. A gente tá está trabalhando com a estratégia do achatamento da curva, não é isso? isso. É o tal do achatar a curva. Vamos, vamos lembrar lá do começo da, da nossa discussão. É, é. Achatar a curva significa adiar o pico. Uhum. O pico vai ficar. Quando mais vai funcionando a quarentena, uhum. mais distante o pico vai ficando no tempo. Quanto uhum. mais grave é a, a, o número de novos casos, a quantidade maior, mais. Mais elevada, mais íngreme a curva e mais cedo se faz o pico, porque você pega todo mundo, morre, todo mundo tem que morrer e, a, e aí depois de um tempo todo mundo já está infectado e faz imunidade de rebanho: quem sobrevive, quem não sobrevive. O que nós queremos é não passar por isso. Então, é, tem algumas coisas sobre a quarentena que a gente tem que ter clareza. Quanto mais eficiente ela for, mais a gente vai ter a sensação de que ela não está fazendo sentido, porque afinal de contas tem pouco caso. Mas se está tendo pouco caso, é porque a quarentena está funcionando. Está funcionando. Entendeu? Claro. É uma claro. coisa meio contraditória. Claro. Né? Como que é, qual que é o ponto a partir do qual a gente pode sair dessa situação? A partir da hora que a gente testa todo mundo e consegue ver quem tem quem não tem. Quem, isola não tem, quem, tem, quem que tem. sabe. Isso. Entendeu? Então, o, a, a, o que está faltando do casamento, aí que é o problema, é que é o seguinte, o apagão de testes, ele também limita a nossa capacidade de sair da quarentena com segurança. Aí o que, que pode acontecer? A situação econômica vai se agravando, a situação política vai se agravando, né? o campo de quem, quem acha que tem que sair logo começa a ganhar força e a gente sai de forma insegura da quarentena, colocando a nossa população em risco e aí potencialmente tendo que, vivendo um novo, uma nova elevação da curva com um novo pico de óbitos de casos graves. Então, essa, essa estratégia que a gente está enfrentando, por isso que eu falei, ela, ela, tinha, ela, ela é casada o que, que é? É quarentena mais testagem em massa. É isso que funciona. Só uma delas não vai funcionar. Então, né, esse tema de fazer pressão para que a testagem seja feita maciçamente, que haja investimento para que isso possa acontecer, é vital para que a gente possa caminhar para um futuro próximo numa situação de mais segurança. A gente não sabe se quem teve a doença fica imune, quanto tempo fica imune, se pode pegar de novo, se não pode. A ciência ainda não sabe disso, né? mas se tem um parâmetro que a gente tem a expectativa de que nos vai dar segurança para que as pessoas possam voltar a, a circular no ambiente público é quem já teve, por exemplo, está imunizado. Entendeu? Para isso, você tem que testar as pessoas. né? Feito, eu falei, tem um monte de, de testes disponíveis no mercado que testa exatamente isso: se a pessoa já teve a doença e já tem anticorpos para a doença. Na expectativa de que os anticorpos produzam segurança, proteção, não sabemos. Mas então, é, é, essa questão dos leitos aqui é isso: a quantidade de leitos que que nós vamos, que nós temos hoje parou um pouquinho é parou um pouquinho congelou tá. Fabi... Então, é totalmente ah, ligado a eficácia das ações de quarentena né a nossa a, a nossa a quantidade de leite que nós vamos ter se vai funcionar ou não é isso gente ó eu vou, eu vou ler só mais algumas questõezinhas, eu prometo os dois estão muito cansados tô vendo já faz Quase uma hora e meia que a gente está nessa transmissão. É, e aí eu só vou ler, porque senão o pessoal vai ficar muito bravo comigo. E aí você já viu, né, Pedro? Bom, <risos> é, eu vou ler algumas questõezinhas, tá? E aí a gente vai caminhando para finalizar, tá bom? Ó, o Zé Antônio de novo. Gente, o que eu não entendo é como o medo... Não, é como em meio a tamanho, desmando do governo Bolsonaro, não apenas na área da saúde... Na, da saúde pública, ele ainda conta com cerca de 30% de aprovação. Como traduzir isso? Próxima questão... Acho que esse é um tema para uma live é, boa. É, uma live boa, né? Ó, é. oh, a Maria Valéria aí, ó, médica oh, lá do taquaral Isso, do é, nós vamos isso. A, a, Valéria. A, a Maria Valéria, vamos lá. Maria Valéria, é, cadê a questão dela? Me sumiu aqui. Deixa eu ver. Cadê tá. Que? 127 ah. casos com cinco óbitos, dá quase 4%, tá alto. Não pode fazer autópsia, né, em casos suspeitos pelo risco é isso, de contaminação. Né? Só prova labo laboratorial. Isso. Então, não entra na estatística se os testes deram negativos. É, é isso, sim. né? Tá perguntando, né? É isso, né? É isso mesmo, Valéria. Exatamente. Ó, é eu, eu, o Paulo Mariante já falou disso. O Paulo, Paulo é Mariante fala o seguinte: ali. mais. A inco... Ah, ele já falou da incompetência? Oh. Já, já. Mais do que a incompetência, vou... o eu governo já... Bolsonaro está a escan... ah, ele, Essa ele pergunta já, já passou. É, já passou, já passou. Do, do Paulo Mariante já foi. Vamos ver: a Beth parabeniza o esforço do conselho em acompanhar a situação da pandemia em Campinas. Obrigada, Beth. Eu não sou do conselho, mas eu também parabenizo o conselho por isso. Eu a Adriana Neves fala o seguinte: os respiradores só não pode parar no ZEUAR para o Trump pegar. <risos> pirata total, né? né? Pirataria, é, isso, loucura. Pirata. Laurena Gomes fala o seguinte, qual o alcance do Legislativo Municipal para exigir uma divulgação mais realista dos dados? Uhum. Né? Nós, lá, inclusive, alta, já pedimos isso, viu? A, a Câmara tem uma comissão é, focada só no Covid, que é presidida pelo presidente da Câmara, na reunião que nós tivemos na segunda passada, nós pedimos que isso fosse feito. O problema não é a falta de divulgação de dados, tanto quanto a falta de dados, propriamente pela falta de testes. Falta tá? de teste. O boletim que saiu essa semana, ele é até muito bom. Os dados que faltam, eu acho que são dados, por exemplo, relativos ao serviço público municipal. Esse é um dado muito importante que falta. Né? Houve uma divulgação, acho que tinham 200 e poucos, afastados e tal, mas a gente quer que isso seja feito de forma mais uh, uh, atualizada, de forma mais rápida, para que a gente possa monitorar como é que está a nossa força de trabalho. Mas os dados de mortalidade, na verdade, estão dependentes dos dados de laboratório. É. O que está faltando chega. são os dados dos trabalhadores afastados, de como é que está a isso, estrutura isso. Né, de recursos humanos, de trabalhadores, é isso que, tá, é. que falta. Mas com relação ao que o Pedro falou, né? o que está faltando mesmo é, é uma coisa anterior. né? Isso. É a questão dos testes. É, temos hum. mais, mais questões, pessoal? Não? Temos? Temos? Tinha uma aí que entrou, que eu vi. Ah, a Unicamp está fazendo testes com reagentes encontrados aqui no Brasil. Não sei se vocês sabem dessa informação, é isso? É isso mesmo. Em reagentes fabricados no Brasil, a gente tem isso disponível. Precisa ter, eu falei, investimento para que essa galera possa produzir em uma escala maior. Né? Tem uma empresa de Minas Gerais, por exemplo, que é uma empresa que está fabricando isso, a Eco, a Eco Diagnóstica, né, que foi de onde a Paulinha comprou, entendeu? Só que é isso, para oferecer teste para o Brasil inteiro, você tem que ter um puta parque industrial para fabricar isso. Isso, né? que, não, que, é, que nós não temos, né? Bom, gente, a gente tem muitas questões aqui, mas eu também prometi para o pessoal que o Pedro ficaria alguns minutinhos depois no final para falar sobre a questão da votação, do aumento da contribuição previdenciária do, do servidor, da votação que teve hoje na Câmara, e, então, eu vou ter que vou ficar um pouco limitada de ler todas as questões e todos os comentários que foram aqui na página. É, vou tentar pedir para o Pedro, se ele puder, depois, se tiver alguma questão que não foi, porque muitas das questões, o Pedro falou, ele teve várias intervenções que ele fala, a Nayara também, ela fala várias, né, que ela acaba, ela acaba respondendo as questões que surgem depois, né. Então, se vocês não conseguiram ter, de fato, as, as questões respondidas, dá um toque para a gente, que aí é, a, pode ser na página mesmo do CCV que eu posso é, enviar para o Pedro ou envio para a Nayara, e aí eles mandam talvez as, né, a, as respostas. É que o Pedro, apesar do Pedro estar de, né, de quarentena como vereador, ele, ele continua sendo médico, também está né, tá trabalhando bastante, a Nayara também está tendo uma, uma jornada aí pesadíssima por conta do, do conselho. Então a gente vai começar a responder, tá bom? Essas últimas questões e já pede para vocês fazerem as considerações, tá bom? Nayara, tá. manda ver. É, quer, quer que eu comece? Pode começar. E aí depois o Pedro, inclusive, engata na coisa da... É, porque ele vai falar por a história da Câmara, né? É, porque aí já fica falando... Do Campreta, né? É. É, em relação... O, foi, eu acho que o Zé, né? Zé, Zé Antônio, né? Que falou da história dos 30%... É isso, Zé Antônio. É, de aprovação do, do Bolsonaro, né? É, o Bolsonaro, ele é muito eficaz na... na... Ninguém pode dizer que ele não que ele é burro e nem que ele é insano. Eu, todo, alguém que começa a falar isso para mim, eu sempre falo, você está enganado. Ele não é burro e nem insano. Ele tem muita consequência e muita eficácia na forma dele de comunicação com a base social dele. É uma base social bastante acirrada, que se, que se espelha nele, inclusive. Nos raciocínios lógicos, dentro da lógica que eles adotam, né, que eles têm, por exemplo, essas pessoas que, tá, que estão fazendo as filmagens na frente dos hospitais são pessoas com a lógica bolsonaro de ser, entendeu? Quer dizer, elas raciocinam com a, com a, com a coisa bem da aparência que é, tá vendo? Não tem ninguém aqui, então esse covid não existe. Então são, são raciocínios assim que é, são, tem lógica, não vai dizer que não tem lógica. Agora, é uma lógica de quem, na verdade, não está preocupado com a realidade, está preocupado em manter a sua verdade como como verdade para outras pessoas e se alimentar, e alimentar essa, o fake news com uma coisa verdadeira. Não, não tem compromisso com a verdade. Então, na verdade, é uma lógica de funcionar para manter esse funcionamento aparente das coisas. Né? Então, ele, ele vive da mamadeira de piroca, ele vive do kit gay, ele vive de coisas que fazem é, reproduzir uma lógica de que a esquerda é a que está dominando o mundo. É, é, inclusive, a pandemia é uma ação do comunismo chinês, enfim, toda, toda essa Essa lógica. E, e as pessoas querem acreditar Ei. nisso. As pessoas têm que viver. Pode entrar. Também é quem, quem, as, quem as, a, a, elas, elas reconhecem como verdadeiros são pessoas, como pastores, são pessoas que também é, é, trabalham... Então, não dá para a gente, é, primeiro, menosprezar esse raciocínio e essa forma de atuação, né? a gente tem que tentar se aproximar das pessoas e que não é fácil isso né é, e, e tentando desvendar o raciocínio que está sendo colocado como um raciocínio não verdadeiro mas isso depende de uma relação de confiança que não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra elas confiam no pastor elas confiam na vizinha que faz essa fala é, simplória, mas que enfim que faz sentido para elas então tem isso entendeu é, é é um processo que não é uma coisa simplória, não que é uma coisa é, não ajuda a gente dizer que, que as pessoas são burras e nem que as pessoas são doidas. Não ajuda. Tem que tentar se aproximar das pessoas e, e restabelecer uma relação de confiança com as pessoas. Elas perderam a confiança na ciência, elas perderam a confiança em uma série de, né, de, de, de, de parâmetros, inclusive, do, dos movimentos sociais, de que a luta faz a lei, uma série de coisas. Né? Elas perderam uma série de... O próprio PT perdeu, perdeu confiança também. Né, o discurso da corrupção. Então, tem várias coisas para a gente trabalhar. Não é simples, não dá para a gente menosprezar essa, essa situação dizendo que as pessoas são insanas e, e, são, e são burras. Né? E eu teria mais para falar isso. Assim, o resto de, de que o Trump é pirata e que os dados... É, a questão dos testes, é, a, a Unicamp está fazendo justamente isso. A gente tem, tinha expectativa que a Secretaria de Saúde comprasse os testes da Unicamp, para poder ampliar. E a gente teve notícia que a Secretaria de Paulínia conseguiu comprar, mas a de Campinas não. Obrigado, viu? Então, por quê? Não sabemos. Né? Não, não sei se é porque a Paulínia tem de compra, consegue entregar, eu não sei, enfim, Mas é, Campinas teria que ter essa capacidade de conseguir comprar. Eu não sei, eu acho que eu já basti, tem muito mais. Eu quero agradecer a participação, o convite que vocês fizeram a gente. Contem com o Conselho Municipal de Saúde para estar junto com a população e com os trabalhadores. É, nós vamos estar sempre tentando fazer das tripas coração coração para representar é, a população de Campinas e os trabalhadores também nessa, nesse momento aí de, de desafio muito pungente e que, e que promete ser bem mais pesado em breve, infelizmente. Um abraço a todos aí e fiquem aí com o Pedro agora que ele vai prestar os esclarecimentos em relação ao Campreio, que eu também quero escutar. É assim. Valeu, Nayara. Bem, pessoal, Pedro. então vamos lá, né, só, acho que é isso, a Nayara já falou muito dessa coisa, né do, do, do, dos porquês, que é isso que o, o Zé Antônio perguntou, né, sobre por que, que o Bolsonaro continua tendo essa aprovação, nós temos que entender que não foi um uma coisinha qualquer a eleição de 2018 né as pessoas votaram muitas delas com muita convicção do que estavam fazendo então né o Jair Bolsonaro inaugura uma fase no Brasil em que a direita tem uma militância convicta é, teoricamente lastreada embora eu não possa dizer que é fundamentada ou que é o que efetivamente é algo que tem densidade mas ela tem lá as explicações que são dadas para as coisas por mais tapafúrias que sejam e isso é um puta de um desafio, né? eles criaram uma, um aparato comunicacional paralelo, né? eles desqualificam, a mesma imprensa que ajudou eles a chegar no poder, eles agora desqualificam de forma seletiva e tal. Enfim, é, é um baita de um desafio político a gente é, sair desse transe coletivo que tomou conta do Brasil e que é, permite que barbaridades absolutamente grotescas feitas essas que o Jair Bolsonaro tem tomado passem relativamente impunes ainda pelo menos do ponto de vista da opinião pública. Né? A gente sabe que ele perdeu apoio e tudo, mas ainda está faltando ter é, manifestações mais concretas aí, né, de pressão para que esse cara saia, de que, de que a gente saia dessa, dessa, desse contexto deprimente que essa figura pro, promove no Brasil. É, é absolutamente é, deprimente né, ter que ver aquela figura horrorosa produzindo, promovendo mesmo é, a, a, a morte, né? que é isso que o Jair Bolsonaro efetivamente promove. É, e, e não é surpresa, né? Afinal de contas ele fez campanha falando de matar a parte da população brasileira. Vamos lembrar disso, né? Ele só agora ele está falando de, uma, de um setor mais amplo, mas ele já falava de matar um pedaço da população brasileira quando ele era candidato a presidente. Nós só estamos descobrindo que, a, que o gosto dele pela morte é um pouquinho mais amplo do que certos paladares estavam preparados para sentir aí, né? Mas é, enfim. Então assim, é, acho que é isso. Essa questão do COVID é um, uma situação que a gente não pode realmente permitir que essa operação de, de, de abafa que está sendo produzida ela vigore isso tem que ser sistematicamente denunciado para caminhar aqui para o final né eu quero falar um pouquinho do CamPrev então né já é uma pauta 100% campineira aqui para quem for de fora de Campinas que estiver nos assistindo é, o CamPrev é o, é o Instituto de Previdência Municipal de Campinas que foi criado em 2004 né por causa de uma da necessidade de organização da estrutura de de previdência do município de Campinas por quê? Que em 95 a Prefeitura de Campinas deu um tombo no servidor público municipal e basicamente se apropriou né, de. Opa, peraí que eu estou tentando. Estou me... me perdendo aqui na minha câmera. A, a, a prefeitura se, se apropriou de, de dezenas de milhões de reais que eram dos servidores públicos municipais. Né, e passou a pagar a aposentadoria dos servidores públicos municipais diretamente do Tesouro Municipal. Né? Ocorre que ficou claro que a Prefeitura não tinha como fazer isso sem que houvesse uma contribuição estruturada e sistemática dos servidores que estão na ativa para cocustear essa aposentadoria. E aí, em 2004, a gente cria, então, o CAMPREV, que assume que existe uma dívida da prefeitura com os servidores, que ela ia continuar arcando com essa dívida, e cria um fundo saudável, que é o fundo previdenciário, que, em tese, era um fundo que permitiria que, eventualmente, a prefeitura ia se livrar desse ônus que foi construído pela... pela... É, é, é ação criminosa da gestão do Magalhães Teixeira lá em 1995 que pegou mesmo o dinheiro do servidor e basicamente botou no caixa da prefeitura então todo mundo que entrou na prefeitura antes de 2004, está nesse bolo de quem é, ainda vamos dizer, tem essa a, a, conta com a contribuição solidária da prefeitura para bancar esses valores, ocorre que esses valores de fato hoje são valores altos, né? nós estamos falando de 700 milhões de reais por ano etc... E a prefeitura né, já está há um bom tempo querendo dar um jeito de se livrar dessa responsabilidade. O fato é esse. Né? O João Antônio foi um dos grandes é, defensores, né, enquanto presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, da reforma da Previdência, né, de uma maneira é, é, impressionante, como é que ele se articulou, falou, né, foi lá, apareceu, tirou foto com o Bolsonaro, não sei o quê. Né, realmente tentando fazer que avançasse a reforma da Previdência né? e agora a reforma da Previdência foi aprovada em âmbito federal e ela estipula que os municípios têm que se adequar à é, alíquota federal, que é a mínima de 14%, senão os municípios vão perder alguns direitos de repasses etc., do governo federal. Porém, o que, não, não, o, que, o que é colocado na lei que a Prefeitura ter diversa para tratar a respeito é que isso é fato quando existe a comprovação de um déficit atuarial. O que é o déficit atuarial? É a demonstração de que o regime é insolvente, incapaz de pagar e o que acontece é que a prefeitura tem um déficit financeiro essa é uma linguagem meio, meio técnica, né? Técnica mas assim, o fato é que não tem déficit atuarial propriamente, tem um déficit financeiro porque a prefeitura pegou a grana do, do, do servidor é diferente se a gente tivesse tido um fundo que foi criado e que o valor que existe, que foi contribuído para esse fundo fosse insuficiente sempre para pagar e a prefeitura tivesse sempre, sempre feito a gestão responsável desse fundo, então tem um déficit atuarial porque realmente o que entra não vai dar conta é diferente, a prefeitura pegou essa grana né, para ela. Para piorar a situação, o Jonas Donizete ainda pegou a grana em 2016, pegou o superávit do fundo, que era saudável, que era financeiro, e pegou 180 milhões de reais, se não me engano, foi 180, Guida? Foi, né? 160, mas hoje já está em 200 e pouco, o é que isso. ele deve. É O que ele deve, né? milhões de reais que eram dos servidores para fazer pagar é, é, é, valores que a prefeitura não estava conseguindo pagar, etc. Então, veja, existe uma sucessão de, de, de gestos absolutamente é, inadequados do ponto de vista da administração pública, da administração desse bem, que não é da prefeitura, é um bem que é dos servidores, né? Ah, e a prefeitura agora decidiu, então, fazer passar, no meio da quarentena, no meio do Covid, a, a legislação que estabelece, então, o aumento da alíquota de contribuição dos servidores públicos municipais, de 11% para 14%, né? ah, como uma, um instrumento para poder aliviar, mitigar essa, esse déficit que a prefeitura tem incorrido né uh, para pagar as contas. Também a prefeitura passou a lei hoje, é, eu estou falando isso porque isso foi votado hoje de manhã, passou a lei hoje que estabelece que os pagamentos que a prefeitura vai ter que fazer, porque ela perdeu na justiça, né, ela pegou os 180 milhões, 160, 169 milhões de reais do Camprev, falou que era legal, que era justo, aprovou na Câmara, os vereadores da base falaram que não tinha nada de legal, pegou uhum. esse dinheiro, gastou esse dinheiro e depois perdeu na justiça rapidamente né, a causa que mostrou que era absolutamente legal o que a prefeitura tinha feito. Né? E agora, para pagar esse valor que ela pegou de uma vez, ela decidiu que ela, quer paga, que ela tem condição de pagar isso em 16 anos, em prestações que vão sendo pagas ao longo de 16 anos. E isso foi aprovado pela Câmara, comprometendo a saúde financeira da cidade por mais de 16 anos, né, uh, trazendo um, um prejuízo indiscutível para os servidores públicos municipais, porque eu tenho certeza que daqui a 7, 8, 10 anos, vai ter algum prefeito que vai falar tá muito difícil pagar isso, isso. e a coisa não, é que quem é que... fez não fui eu, foi outro prefeito, eles falam como se a prefeitura não fosse um ente que, que atravessa as administrações e continua Sim. numa relação com os servidores. Não é o Sim. prefeito que fez isso, é a prefeitura que fez isso. Né? Então, é, é, vão falar isso e aí vão tentar, vão mais uma vez dilatar a dívida, etc. E tal. Então, assim qual que é o momento? Nós tivemos a primeira aprovação já do projeto de lei que aumenta a alíquota do servidor, tivemos as duas aprovações do projeto que parcela as dívidas do, da prefeitura com o CAMPREV, né, e está em curso agora a expectativa para ver se a prefeitura se a Câmara ainda vota em abril, a segunda votação que aumenta a alíquota do servidor ou se isso vai ter o prazo dilatado caso haja uma mudança na legislação federal, houve um apelo para que a legislação federal desse mais tempo aos municípios para poder se organizar nisso. A minha leitura é de que o Jonas Donizete não tem nenhum interesse em, em, em prolongar esses prazos, Esse, né? Prazo, ele claro. é, ele para ele ele quer aprovar isso logo mesmo. Então assim, quanto antes aprovar melhor. Ele não está nem aí do fato disso acontecer na quarentena, sem uma audiência pública presencial, sem debate. Ele quer passar o rolo compressor em cima dos servidores mesmo, né? Pegar mais uma fatia dos, do dinheiro dos servidores públicos municipais e, e aliviar um pouco o caixa dele até o fim dessa gestão aí, entendeu? Se, se ele tivesse responsabilizar responsabilidade mesmo com o caixa da prefeitura como um todo ele não, se, não comprometeria as administrações futuras da forma como ele está comprometendo com o pagamento da dívida que ele criou é, para o CAMPREV. Então, é, é hora de ter mobilização, de ter pressão em cima dos vereadores, de mostrar que uma atitude como essa não pode passar é, é, de forma impune, né, que os vereadores que estão, mais uma vez, engolindo liso as a, a determinações do prefeito municipal, estão cometendo um, um assíntio, uma violência contra os servidores públicos. É isso né, Guida, nós não temos ainda prazo e data para a segunda votação, votação. Né, a primeira aconteceu hoje de manhã, e provavelmente, Sim. se não tiver mudança no âmbito federal, vai ter a segunda votação é, ainda nesse mês de abril, ainda antes de 30 de Sim. abril, que é o prazo que eles colocaram. É uma situação que exige toda a mobilização por parte Sim. não só dos servidores, Sim. mas de quem acha que o contrato que é feito não deve ser quebrado né, do dia para a noite desse jeito, e isso é uma ruptura de contrato com o servidor público municipal. Claro. É bom? bom, eu como militante do movimento popular, movimento social, né, vou, vou continuar a luta, assim, também sou conselheiro do CAMPREV, vários, vários servidores, muitos servidores votaram em mim, eu estou lá representando esse, essa categoria, vou é, é, sugerir mesmo que a gente faça, né, a fotinha de cada um que votou junto com, com o prefeito nesse projeto absurdo, nessa, nessa situação conjuntural absurda que a gente está vivendo, né. Obrigada, Pedro, pelos seus esclarecimentos. Obrigada pela sua participação. Você sempre solicito quando a gente necessita, quando a gente precisa, né? Sempre Meu. presente. A, a, agradeço bastante essa parceria que você tem com o CCV. Eu vou finalizando aqui, porque o pessoal já está cansado. A gente já está com uma live de quase duas horas. Quero agradecer o Levi Lisboa, Pitafi, Pitaf, Rose Bionde, Regina Moraes, da, Daiane... Adriano, Wanda Conte, Adriana Neves, Jefferson Aide, Juliana, Paula Simônica conheci hoje, a Denise Oliveira, Sueli, Carol Cavaza, Paulo Mariante, Fernanda Celito, Luciana Mello, Elizabeth Zuza, Silvana Arte, Pedro Augusto, Roberto Faria, tem a Denise também, João Moraes, a Iliana Ribeiro, André, Luiz Barbosa, o que está sempre com a gente, Maura Francisco, Letícia Cardoso, a Neuza Faria, enfim, muita gente acompanhou, Maurílio Gajão, a Rose, enfim, várias pessoas acompanharam aqui, quero agradecer a participação, a, a, né, a vocês terem acompanhado a nossa live todo esse tempo, as questões que foram colocadas, a Cidinha Regis, a Mariana Mello, mandou aí depois, Pedro, você ler aí... <risos> Para mim, para você, mandou um comentáriozinho. É, enfim, quero agradecer a participação de todas e todos, agradecer ao CCV por essa oportunidade também da gente estar tá fazendo essa roda de conversa com esse tema tão importante, que tanto nos, nos preocupa. É, agradecer ao pessoal do CCV que dá uma assessoria para nós acontecer essa roda, que é uma, a, a principal é a Fabi Gonçalves, que é a nossa produtor aqui de tudo, é que mandem tudo, agradecer o Daniel Pires, agradecer a Paula Viano, Adriano Bueno, que está sempre compartilhando aí as, os nossos links né nos grupos, aumentando a nossa audiência, e agradecer os dois debatedores, tá? Bom, é, eu Vida, vou dar um boa beijo para porque eu estou com noite. dois meninos aqui pulando, vou tá, dar um beijo para dormir aqui, Ó, tá bom a orientação é, quem puder, fique em casa, né? oh, é fica em casa, né? É fiquem Fique em casa, sem dúvida não, em mas, casa. tá bom? Ficar Pessoal, em casa, um gente, pelo amor Valeu. de Deus. Valeu, boa noite. Tchau, Guida. Tchau. Tchau, beijinho. Boa descanso. Como é que faz para desligar esse trem? Acho que a... <risos>